Bom dia a todos, eu sou Juliana Cagal Avelar e trabalho no Centro de Educação Fiscal da Escola de Governo do Estado de São Paulo, que coordena o Grupo de Educação Fiscal do Estado, responsável por promover as ações por, por todo o Estado de São Paulo. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los a visitar o nosso portal, o educaçãofiscal.sp.gov.br ou você pode colocar no seu, educado, no seu buscador Educação Fiscal no Estado de São Paulo, é, para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, os, ma os materiais disponíveis e as atividades que nós oferecemos. A educação fiscal, ela tem três grandes objetivos. O primeiro é sensibilizar os contribuintes para a função socio -e social e econômica dos tributos. O segundo é incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pela sociedade. E o terceiro é facilitar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. É nesse terceiro objetivo que se insere a live de hoje, que vai tratar sobre orientações de pedidos de imunidade e isenção do ITCMD. E para conversar com vocês, eu chamo os meus colegas, Marcelo Aranha e Guilherme Tavares, auditores fiscais da Receita Estadual, que trabalham na Unidade, central, unidade Geral Centralizadora de ITCMD da Secretaria da Fazenda e Planejamento eu desejo uma ótima Live a todos Marcelo Guilherme muito obrigado e a palavra é de vocês bom dia Juliana é, obrigado por esse espaço né? é, também queria dar bom dia ao Marcelo mais uma vez agradecê-lo por estar aqui né nesse dia que para a gente é muito importante onde nós vamos ter oportunidade de encaminhar né, para o público externo uma série de orientações e vão facilitar o cumprimento das obrigações tributárias do ITCMD. Antes de dar início propriamente à, à apresentação, gostaria também de fazer um breve agradecimento a todas as pessoas que conseguiram fazer com que a nossa UGC, a, né, a Unidade Geral Centralizadora do ITCMD, estivesse funcionando. Eu então, não poderia deixar de agradecer o antigo secretário Felipe Salto o atual secretário, o senhor Samuel Pinochita que já chegou demonstrando um enorme respeito por todo o corpo técnico da Secretaria da Fazenda, né? já com um, bastante é, liderança nos é, auxiliou e tem auxiliado né, nas difíceis missões do itc como foi agora o encaminhamento do veto ao projeto de lei 511-2020, né? um projeto que ia reduzir Excessivamente a alíquota do ITCMD. Enfim, é, agradecer também aos colegas que fazem parte do corpo técnico mais próximo ao secretário da Fazenda, mais especificamente o, o colega José Paulo Neves, chefe do gabinete secretário, que é uma pessoa também que sempre tem encaminhado com muita seriedade todas as demandas do ITCMD ao secretário, junto com, com o nosso subsecretário da Receita Estadual, senhor Luiz Márcio de Souza. Né, que foi um dos líderes na composição dessa unidade especial, essa unidade geral centralizadora, que veio né, é, a ser é, colocada para funcionar no final do ano passado, né, já por trabalho que estava sendo feito pelo antigo coordenador da fiscalização, colega César Aquil, que foi substituído pelo colega Kleber Estefani, e eles colocaram em prática, né, essa unidade que centralizou todo o, a análise dos pedidos relativos ao itc no Estado de São Paulo. o antigo sonho todo o corpo técnico da fazenda, para dar né, a qualidade e melhor aos serviços que são feitos relativos ao itc -MD. Também não poderia deixar de mencionar o colega Leonardo Baltar, o colega Carlos Magno, o colega Érica Guinoza, o colega Jefferson Valentim, que tem junto comigo lá, desde o começo, tratar para que a UGC pudesse estar em funcionamento. É óbvio, também queria agradecer todos os colegas da UGC, porque todos que estão nessa unidade são voluntários. Então, o, o contribuinte paulista, ele tem um grande, é, uma, uma, uma coisa muito boa, seu favor, dentro da unidade geral centralizadora, que é ter colegas que é, são voluntários para trabalhar com o itc então, para que essa live ocorresse também, é importante agradecer a colega Juliana Velart, que fez a nossa abertura, e está trabalhando de forma fantástica a educação fiscal. Essa parte é muito importante para nós, porque nós não podemos só falar para dentro da fazenda, né? nós temos que principalmente chegar no contribuinte, poder estabelecer um contato, né? de forma que é, é, os trabalhos relativos ao ITCMD e os demais impostos ocorram da melhor forma possível, né? porque não é através do shot que nós vamos resolver os problemas que temos né, nessa área tão complexa que é a tributação no nosso país. Também gostaria de agradecer a senhora Dora Silva Bueno presidente da Associação Paulista de Fundações, que foi quem idealizou esse evento, que solicitou, que levantou essa demanda junto aos demais representantes das entidades, e também, claro, ao, ao pessoal do CRC. Eu já ia chamá-los de colegas, porque sou também contador formado mas né, hoje estou ao lado do Fisco, representando o Fisco, mas me sinto muito feliz de ter o CRC como um, um, um companheiro nosso, né, nessa divulgação dos trabalhos, nessa, nessa apresentação, quase uma prestação de contas, o que nós vamos fazer aqui hoje. Né? Então, gostaria muito de agradecer ao, ao Dr. Marcelo Monello e a doutora Simone Sil, que são pessoas dentro do CRC que fez o primeiro contato nosso, se empolgaram com essa live, é, é, abraçaram a causa e deram ampla divulgação né, dentro da instituição, que é muito importante para os contadores, né, os quais nós respeitamos muito, assim como todos os outros representantes legais, contribuintes, né, advogados e afins. Então, pessoal, é, uma breve apresentação nossa, meu nome é Guilherme, como falei, trabalho no, no ITCMD praticamente desde quando cheguei, né, ao corpo técnico da Fazenda lá em 2010 e eu vim do exército originariamente né então acho que me colocaram no ITCMD meio que porque, né assim não, não tinha um lugar mais exato para entrar e eu acabei entrando no ITCMD por coincidência enfim é só que eu me empolguei muito me empolgo em falar desse imposto é um imposto importante muitas vezes esquecido mas que promove uma uma, uma justiça social, uma ele combate né concentração de, de riqueza e enfim ele para mim é um imposto muito muito importante de ser desenvolvido pela nossa sociedade para que a nossa sociedade possa ser né avançar evoluir enfim de forma mais justa mais igualitária aqui junto comigo tal tá Marcelo Vou pedir para que ele faça aí sua apresentação pessoal e a gente possa dar início a nossa apresentação dos slides Bom dia, pessoal, tudo bem? Ah, queria agradecer a oportunidade aí do Guilherme e a todos aí que participaram nessa iniciativa que eu acho é, extremamente importante, tá? porque vai é, deixar a, a, a CEFAS mais próxima do, do público em geral. Tá? Isso facilita muito o nosso trabalho, tá? agiliza muito o nosso trabalho, é, vocês vão ver no decorrer da, da, da apresentação como é importante essa troca de informações, tá? Para a gente conseguir se ajudar para fazer um trabalho que fique bom para todo todo mundo mais rápido, mais preciso, tá? Eu tô na Secretaria da Fazenda há quase 10 anos, metade desse tempo ah, trabalhando com o itc -MD. Tá? O, o Guilherme é, é um dos caras mais entende de TCMD aqui na Fazenda, eu posso falar tranquilamente. E eu tento ajudar no que eu posso. Tá? Como o Guilherme falou, a, a, essa nova. O GC foi criado com é, fiscais é, voluntários. Tá? É, tinha até mais voluntário do que vaga, né Guilherme. E. E eu sempre digo, se eu tive algum mérito nesse trabalho, foi por exemplo, escolher a minha equipe muito bem, porque é um pessoal muito motivado, muito capacitado, e eu tenho certeza que depois dessa apresentação vocês vão saber como que a gente pode se ajudar mutuamente, tá? Obrigado aí e o Guilherme vai vai continuar aí. É, então só antes de, de começar a apresentação, eu vi algumas reclamações que o som tava baixo, eu vou tentar falar mais alto aqui mas seria bom se desse para colocar um feedback lá nos comentários, para ver se vocês estão escutando melhor. É, a gente está aqui, né, claro, tentando fazer a live da melhor forma, então é importante que vocês nos ouçam, senão não vai dar é, para aproveitar né, o, o, o conteúdo do que a gente tem para expor. né? Já, já conseguem nos ouvir melhor? <risos> A questão do som, do áudio, ela é importante, né? Porque senão o pessoal não consegue realmente aproveitar da melhor forma a questão, né? É... Beleza, então, pessoal, vamos iniciar nossa apresentação. e Eu gostaria também de dizer para vocês que é, é importante para todos nós né, que consigamos que... É, colocar o máximo sobre o assunto que nós vamos apresentar, tá? Então, assim, vocês devem ter uma demanda muito, muito grande de dúvidas de TCMD, de TCMD e a gente não vai conseguir esgotar tudo hoje aqui na live, mas nós vamos tentar responder o máximo de dúvidas para aproveitar, né, é, é prestigiar todo mundo que está aqui com a gente, ok? Muito obrigado. Vamos lá, então, à apresentação. Bom, hoje o foco da nossa apresentação é falar Sim. sobre isenção e imunidade né, de interesse das entidades de assistência social e Sim. afins. Então, assim, é muito complexo falar de ITCMD, porque são muitos os uh, entes envolvidos. né? Então, a gente tem aí, dentro do ITCMD, um arcabouço legal enorme. Então são muitas as entidades e as pessoas interessadas e a legislação prevê uma série de normas de isenção, né? assim como a Constituição Federal nos traz vários é, itens de imunidade, né? é, que temos que observar. Então isso vai ser o nosso foco hoje aqui, principalmente para as entidades. Tá? Existem aí isenções que são, vamos dizer assim, destinadas às pessoas físicas, ao contribuinte, lá o herdeiro, o donatário que hoje, infelizmente, nós não vamos tratar, né? nós vamos falar é, mais sobre a parte das entidades, mas em outras oportunidades nós vamos vir aqui e trazer o máximo de conhecimento para vocês. Também falar que a apresentação, ela vai ser é, feita agora com os slides, mas é, também teremos a tirar de dúvida no final, tá bom? Vamos seguir aqui, então. Bom, aqui... Dentro daquilo que eu falei, já traz aqui uma ideia, né, é, nessa arte, sobre o quanto são os envolvidos quando o assunto é imunidade e isenção para as entidades. Então, a gente tem desde autarquias e fundações públicas, partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais trabalhadores, institutos de educação e assistência social, templos de qualquer culto, entidades que promovam a cultura, preservam o meio ambiente, trabalham com os direitos humanos, também para os imóveis vinculados à habitação e são todas entidades muito importantes, né? Não tem como elencar aqui uma, uma entidade mais importante, todas. E é importante a gente dar a, a essas entidades o melhor tratamento possível, porque são elas que ajudam a sociedade nos momentos mais difíceis. Então, eu me lembro agora né, desse triste episódio que aconteceu no litoral norte paulista, que boa parte das é, pessoas que estavam lá auxiliando, né, é, é, na, enfim, na, na a quem tinha sofrido tudo aquilo, né, aquela devastação, são pessoas que trabalham em entidades como essas, né, desde pessoas que trabalham com os direitos humanos, aquelas pessoas que perderam tudo, perderam os seus alimentos, perderam sua, sua residência, enfim, não tinham onde dormir, né, até mesmo as entidades que preservam o meio ambiente, né? que cuidam para que esse tipo de evento não, não, não, não aconteça dessa forma, ou enfim, que a, a, a, haja um respeito ao, ao meio ambiente, para que a gente possa conviver em harmonia com a natureza. Né? Enfim, são todas essas entidades muito importantes. E aqui também temos o arcabouço legal a direita, né? que vai desde a Constituição Federal até a nossa portaria CAT 15. E aqui eu já tomo cuidado de observar o Código Tributário Nacional como um grande orientador para os nossos trabalhos. Ah, então, o CTN ele tem trazido e traz já há muito tempo normas que todos os senhores devem conhecer, né, que são muito importantes desde a observação literal da norma isentiva até os artigo, as disposições do artigo 14, que fala sobre as condições para as entidades imunes. Né? Vamos falar mais apropriadamente disso no decorrer da apresentação. É, antes de iniciar propriamente o assunto, acho que é importante falar sobre a mudança que ocorreu né, vamos dizer assim, na, na, na parte da fiscalização do, da prestação de serviço do ITCMD. Então, com a portaria né, do subsecretário da Receita Estadual 92-2022, foi instituído né que o delegado regional tributário especializado do ITCMD, junto com a sua aqui, equipe, ia concentrar todos os ah, assuntos relativos ao ITCMD, sob sua gestão. Então, o delegado com a equipe, eles passam a tratar de assunto de interesse do ITCMD do estado todo, tá? Então nós não temos mais ou ainda convivemos um pouco, né, com os serviços das delegacias regionais tributárias, as DRTs, mas é, com o tempo todo o trabalho do ITCMD ele vai ser feito pela é, unidade geral centralizadora do ITCMD, que hoje está vinculada à DRTC3, mas tem né, uma autonomia nos trabalhos é, a seu encargo, tá bom? É importante falar que o trabalho relativo é, às DRTs, que era feito pelas DRTs em algum ponto, ainda continua lá, né, mas grande parte do trabalho, da análise que é feita em relação ao ITCMD já migrou para nossa UGC, ok? Então, o que ganhamos com a UGC do ITCMD? Primeiro, a centralização, né? Então, a gente sabe que são escassos os recursos. Então, promovendo essa descentralização, nós conseguimos melhor aproveitar a nossa mão de obra, enfim. Também conseguimos uma padronização do serviço, porque até então, os 18 DRTs tinham um trabalho sendo feito, claro, sobre orientação é, é da supervisão do ITCMD, enfim, mas agora com uma equipe única. Tratando do assunto, a padronização fica muito mais fácil, ela é muito mais rápida e muito mais efetiva. Além disso, a gente ganha em termos de especialização, pois hoje as equipes de ITCMD elas trabalham dentro da UGC só com o ITCMD. Ah, para vocês terem uma ideia, o nível de especialização é tal que nós temos hoje uma unidade que cuida só da parte de isenção e imunidade, que é a unidade chefiada pelo Marcelo, por isso ele está aqui hoje com a gente para falar do assunto. Tá. É, também é importante falar que apesar da criação da, do GC e TCMD O atendimento, ele continua sendo feito O atendimento ao contribuinte presencial Ele continua sendo feito pelos postos fiscais da secretaria então vinculado às delegacias regionais okay? Mas já o serviço do CIPET Que é o nosso sistema de peticionamento eletrônico Está centralizado já dentro da nossa UGC E nós vamos falar muito de CIPET aqui hoje Hoje vai ser praticamente aqui uma exposição do CIPET, que eu acredito que vai ser muito boa né, para todo mundo que precisa, que demanda serviço da Secretaria da Fazenda, mesmo que não seja relativa à imunidade e isenção. Então, aqui à direita, eu coloquei uma arte também para falar né, sobre essa situação de migração que nós estamos vivendo. Então, nós temos aí um remanejamento grande de protocolos, nós tivemos aí né, uma redistribuição enorme dos protocolos, saíram muitos protocolos que estavam nas DRTs e vieram para o GC. também houve um grande remanejamento de pessoal então as DRTs cederam né, pessoal para que fosse é, configurado é, essa nova equipe da unidade geral centralizadora e também estamos vivendo uma adaptação, porque essa unidade ela é uma unidade especial ela não é, é, a, a gente tem uma unidade, obviamente mas ela está trabalhando de uma forma que nós temos colegas espalhados no estado todo. E é óbvio, isso daí se mostrou muito efetivo durante até a pandemia, pois não podíamos estar né, todos juntos num local físico, mas assim é um, é um período de adaptação porque é uma unidade nova. Né? Então, a gente espera que isso tudo que eu falei impacte um pouco nos resultados desse primeiro semestre de 2023, mas nós estamos conseguindo acelerar muito os trabalhos. Tá? Então, os trabalhos eles têm sido feitos de uma forma muito melhor, eu diria, do que estava sendo feito até então, por conta de toda essa centralização, padronização e especialização que o G.C. promoveu. Mas são desafios e a gente, é, embora tenha né, essa, esse ganho de eficiência, a gente sabe que algumas coisas elas ainda estão num período de, de, de início de trabalhos e pode impactar a prestação de serviços aos senhores. Então, vou passar a palavra agora ao Marcelo, que ele vai falar um pouco mais sobre o guia do usuário, que é uma ferramenta importantíssima para os senhores. Hum. Né? E aí, depois, nós retornamos com relação ao CIPED. É, é, com toda essa mudança e reorganização que o Guilherme acabou de apresentar, né, se fez necessário atualizar o guia do usuário. né? É, e, e pra, Primeira coisa que, que a gente pensou colocar o guia do usuário no lugar que todo mundo encontre, né? porque a, a, a, o portal, às vezes você entra num site, você não entende nada e não consegue nem encontrar o guia do usuário. Então, a, a, essa primeira providência, o guia do usuário está num local de fácil visualização, você abrindo o portal, você já vai localizar o guia do usuário, você entrando lá já vão ter todos os assuntos e um desses assuntos vai ser o Itcmd tá O conteúdo está sendo todo atualizado, tá é, mediante essas mudanças que, que estão ainda sendo feitas, né é, foi foram criadas abas específicas de imunidade de isenção para fundações, né é, é, instituições e entidades, como o Guilherme falou, para diferenciar dos outros tipos, seja de pessoa física, herdeiro, Fica muito mais fácil, né, de você saber, quando você é uma fundação, saber qual que é a aba específica para você. E teve uma simplificação e direcionamento por meio de links, tá? Por quê? Porque às vezes tinha uma informação lá, ó, isso é referente a isso, isso, isso, e acabava a informação. Hoje a gente coloca o link que vai direcionar para onde aquela informação. É, tá sendo citada tá ah, da mesma forma dentro do guia do usuário as perguntas frequentes também estão sendo atualizadas tá e as, é, tá tem uma separação por imunidade e isenção a gente acredita que separar ah, esses dois assuntos é importante apesar de muita informação ser similar a gente separando acredita que vai ficar mais didático, inclusive, tá? O foco é responder ao público em geral, baseado no posicionamento da CFAIS, nos termos da legislação vigente. O que, que isso quer dizer? Que que não importa o, o que que eu acho? Ah, eu acho que isso é, é é o mais justo ou que isso é o mais correto? Eu tenho que ver qual que é o posicionamento da CFAIS. É, e o que está que uh, escrito na legislação, tá? Então foca é responder baseado nisso, tá? Nos próximos slides a gente vai ver alguns exemplos, tá? É, das perguntas frequentes. Você puder é, colocar lá, Guilherme. Vamos sim, vamos, vamos na sequência, um minuto. E aqui a gente pegou alguns exemplos tá, da parte de imunidade, mas na parte de isenção vão ter questões similares também, tá? Ah, a pergunta frequente está sendo atualizada de duas formas, tá? Ah, primeiro, o que, que a gente conseguir responder em poucas linhas, a gente já coloca aqui a resposta no, no, no Perguntas Frequentes. Por exemplo, aí no item 1. Um. Né? Quais instituições e entidades podem solicitar o reconhecimento de imunidade ao TCMD? Olha, a, é, a gente elenca aqui, já, já tem uma lista de quem, quem pode e quem não pode, né? e a gente fez questão de colocar a, de onde é a base legal que está saindo essa resposta. Tá? E vocês podem ver ali, ó, ó, é, artigo 2, parágrafo 1 da Portaria CAT 15 de 2003, tá? É, quando a, a, a resposta é muito longa e a gente não consegue colocar em poucas linhas a gente no, no, no item 2, vocês vão ver por exemplo como solicitar reconhecimento de imunidade a gente vai fazer um direcionamento para uma página que já vai dar todos os detalhes é, do que, que precisa ser feito tá? então vai ter um clique aqui que a hora que você clica a gente já vai direto para uma página mais completa Tá, e Podemos passar por favor tá então aqui na, na, na, nessa nessa é, é quando você clica o, ali no, na, na perguntas e respostas perguntas mais frequentes você já vai para uma página que é mais completa que vai dizer onde você vai protocolar o pedido qual que é a documentação necessária? Se há ou não taxa para ser recolhida né, nesse pedido, no, no caso não há, mas lá já diz, e, e todas essas outras informações que você vai precisar para protocolar o um pedido, tá? Nos próximos slides, a gente vai ver mais alguns exemplos, tá? Do que que tem de pergunta frequente, que a gente acredita ser importante colocar aqui. Né, a. Qual o prazo de validade da declaração de reconhecimento de imunidade do ETCMD? Isso daqui é uma recomendação que a gente faz, por exemplo, ali o prazo é de quatro anos, tá? Mas antes eram dois anos e mudou a... com a portaria CAT 109-2016, tá? A isenção, por exemplo, era para um ano e mudou para três anos. Uma recomendação que a gente faz é não baixar a legislação no seu computador e trabalhar em cima dessa legislação, tá? É, ou se baixar, ver se não teve alguma atualização em relação a prazo, em relação a algum artigo que foi revogado ou não, em relação aos documentos exigidos. Tá, é, por que isso? Porque a, a gente já teve caso até de se aberto uma ouvidoria do interessado reclamando, colocando a legislação que estava desatualizada, tá, então é importante vocês estarem sempre com a legislação mais atualizada, tá, que vai evitar erros e transtornos futuros, tá bom, é, é uma recomendação que a gente faz, tá, é... Por exemplo, a, a, a renovação também de, de reconhecimento de imunidade e TCMD, está lá, três meses antes do término da sua validade. Tá? Por que, que eu coloquei isso? Porque no, no próximo slide a gente vai ver duas dúvidas que é, estão entre as mais perguntadas sempre e a, a, a equipe acredita ser importante ser esclarecido é, aqui nessa live. Tá então, Guilherme, se você puder passar. A primeira pergunta aí, do, do, do que que... Entre essas mais perguntadas, é... é se, se for feito o pedido dentro da, do prazo de renovação desses três meses e o, a Secretaria da Fazenda não, não concluiu o, o, o, a análise do pedido... É, é, e o pedido venceu. O que, que, que acontece nesses casos? Tá, é uma dúvida muito recorrente e é importante esclarecer que se foi pedido dentro do prazo, tá, a declaração de imunidade anterior vai continuar a, a valer, tá, até a decisão sobre esse pedido de renovação, ok? E e, e a outra dúvida que também é muito recorrente, e se for feito fora desse prazo, tá? É, o interessado, ele pode fazer o pedido, ah, passou o prazo, ele pode fazer em qualquer momento, tá? Só que aí a, a, a declaração vai valer a partir da data da sua emissão. uma dúvida muito comum é, poxa, mas por que, que não é da, da data em que foi protocolado o pedido, né? É, se vocês observarem ali no artigo 4, parágrafo 4 da portaria CAT 15, é, vai explicar o porquê. né? Porque lá o que está na legislação é que é válido a partir da data de emissão. Ou seja, no, um, enquanto está sendo analisado, não é válido. Então, é a partir da data da sua emissão. Ah, mas você acha que deveria ser assim ou não? Não importa, como eu falei. É o que está na legislação, é o que a gente tem que seguir. Tá bom? E na, na, no próximo slide o, o Guilherme aí vai dar bastante informação sobre o CIPET, tá? que é o sistema de peticionamento eletrônico, que é uma ferramenta super importante que é, vai revolucionar a forma de fazer os pedidos. Então, por favor, Guilherme. Bom, vamos lá, então, pessoal. É, uhum. Falando aqui, já respondendo um pouco dos assuntos que estão sendo perguntados no chat, é, assim, eu vou ver com o pessoal da gesta a gente pode disponibilizar depois a apresentação em algum link aqui do vídeo, tá? Mas o, a apresentação vai ficar salva na, na página da escola, tá? Para todos os senhores, para vocês acompanharem, poderem voltar, né? Se for o caso, ouvir alguma explicação ver algum slide, alguma, alguma questão que foi colocada sobre né, o que a gente está abordando aqui hoje na live. É, também, assim, acho que é importante colocar aqui sobre o CIPET, que ele é uma ferramenta para peticionar vários tipos de pedido. Então, assim, você tem um, um pedido de restituição para executar, você quer fazer um pedido de devolução de algum valor que foi cobrado, você quer parcelar o ITCMD, você vai poder fazer isso por meio do CIPET, tá? Então, assim, algumas questões, obviamente, ainda não estão no sistema, porque, porque ele é um sistema novo, né, então ele foi instituído em 2020, é naturalmente impossível a gente, né, colocar aí nesses três anos todos os tipos de serviço que a secretaria faz, mas nós temos como fazer, né, vários tipos de, de, de, de petições por meio do sistema, tá? Tanto em seu próprio nome, quanto em nome de terceiros, nós vamos colocar aqui como fazer isso dessas duas formas. Então, como eu falei, vamos para a apresentação. Fica instituído, né? a portaria instituiu o CIPET lá em 2020, e esse aqui é o endereço dele: portal, https2.//portal, fazendo barra serviço, cipete, páginas downloads. É, o acesso ao sistema CIPET, tá? é, ele é feito tanto pela, pela, pela, pela, pelo CPF, pelo SNPJ, né, que, são a, que, é, é, que seja emitido lá pela ICP Brasil, quanto pelo login único federal. Então, isso é uma novidade no CIPET muito interessante para o contribuinte. Ele agora, com a WebOV, ele pode acessar também o CIPET. Ele não precisa mais ter um certificado digital. Ah, ele pode acessar, nós vamos ver como pessoa física, através do login único federal. Tá? E o CIPET, tá, pessoal, obviamente, é um sistema de peticionamento da Secretaria da Fazenda para os serviços feitos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. tá bom? Então, a gente tem esse sistema aí para tratar de absorver as demandas dos senhores, evitando que vocês tenham que ir até o posto fazer algum protocolo de pedido. Também é importante falar que no final do ano passado foi é, restringido, vamos dizer assim, o, o sistema de atendimento por e-mail. Então, durante a pandemia, a gente teve né, a, a portaria é, é, é, SRE 7 2022, que deu um atendimento por meio de e-mail, mas essa portaria, a gente viu que ela deixou de ser tão, vamos dizer assim, importante, uma vez que o CIPET agora tem o EGOV. Tá? Então, todos os serviços que tiverem o CIPET, eles obrigatoriamente vão ter que ser protocolados pelo CIPET ou aí pelo atendimento presencial no posto fiscal, tá? mas por e-mail não, não mais. Aqui, então, onde vocês podem achar facilmente o CIPET, essa aqui é a página né, do portal da Secretaria da Fazenda, e ele fica logo à direita, em cima, vocês vão ver lá né, na aba Cidadão, primeiro link Guia do Usuário. Aqui no Guia do Usuário, vocês têm uma série de informações de interesse de vocês, mas para a, a acessar o CIPET, vocês vão na letra S, CIPET, Sistema de Peticionamento Eletrônico. Aí vocês vão acessar o item Orientações de Uso. Lá no item Orientações de Uso, vão ter uma série de orientações sobre o sistema CIPET, que não são tão importantes, porque, afinal, vocês querem já né, pedir, solicitar algum serviço. Então, vocês vão lá sobre o sistema, e aí depois vocês vão clicar em Acesse o Sistema, lá naquele computadorzinho, link que tem ali. Aí vai abrir essa página para vocês, tá? Onde vocês vão ter aqui, à esquerda, a identificação do usuário, e aqui não é de quem necessariamente está solicitando o serviço, aqui já faço uma primeira observação. A autenticação aqui é de quem está usando o sistema, qual é a pessoa que está acessando o CIPET, ah, é óbvio, ela pode fazer isso em seu próprio nome, como pessoa física, ou pode fazer isso no nome da pessoa jurídica. Né? Quando ela for acessar como pessoa jurídica, ela tem que ter o ECNPJ. Se não tiver o ECNPJ, ela vai ser obrigada a acessar como pessoa física, né? e aí pelo acesso do login único federal, se ela não tiver o ECPF, e depois apresentar uma procuração no nome do interessado da pessoa jurídica para o qual ela vai solicitar o serviço. Também aqui no canto esquerdo, abaixo, nós temos um link que dá acesso a todos os tipos de serviço que estão incluídos no CIPET. Tá? Então, aqui vocês vão poder é, consultar se o serviço que vocês querem está ou não disponível no sistema CIPET. Ok? Vamos continuando. A etapa seguinte, como eu disse, é selecionar. Tá? se você está acessando como pessoa física ou jurídica. Né? E aí aqui eu estou colocando um exemplo acessando como pessoa física, tá? para vocês verificarem que eu vou solicitar, vamos simular aqui a solicitação de imunidade em nome de uma entidade, no caso aqui de uma autarquia federal. Tá? Então aqui eu coloquei o nome na pessoa, identifiquei, me identifiquei como pessoa física eu posso acessar tanto pelo ECPF quanto pelo login único federal. Então nós vamos ter aqui a aba para solicitação de serviços. Vocês vão ver né, já na entrada tá, do sistema que existem ali ó, ó, a quem já solicitou algum tipo de serviço vai ficar aqui abaixo salvo o serviço solicitado ou mesmo vocês vão ter ali ó, um rascunho, tá? O Cipet ele faz esse salvamento para vocês automaticamente. Então assim quero fazer um pedido e não estou com todos os documentos, vou ter que recomeçar tudo de novo? Não, não precisa. O Cipet ele vai automaticamente salvando conforme vocês vão fazendo tá, a solicitação de vocês. É né? óbvio que depois que confirmar para encaminhar o serviço, aí já já vai ser analisado, enfim, né? mas antes de confirmar ele fica salvo o rascunho. Então, clicando em nova solicitação, bom, vai abrir um, um link para vocês fazerem a, a, a seleção do serviço. Eu recomendo vocês irem no buscador, na setinha da direita aqui na lupa, né, no campo aqui, eu, de, eu digitei imunidade, e aí já relacionou para mim todos os tipos de pedido de imunidade que tem relativos ao ITCMD. Então vou, vou selecionar aqui de autarquias e fundações públicas, tá? Que é o pedido que eu vou fazer. E aqui já tem um, um aviso no sistema: a entrega incompleta de documentos ou de solicitações repetidas por qualquer meio poderá, ser, poderá implicar a rejeição ou não conhecimento da solicitação. E esse é um aviso importante porque hoje 49% dos pedidos que vêm para o CIPET de TCMD acabam em rejeição. Tá? A gente tem uma ferramenta, nós vamos ver aqui, inclusive no exemplo, para tentar sanear isso antes de rejeitar o protocolo. Tá? Mas, infelizmente, a gente tem realmente pedidos sendo feitos no CIPET muito, muito precários. É, às vezes até que não, não condizem com o pedido que está, que, que, que né, no serviço que tem o CIPET. Então, a pessoa, eu já vi, infelizmente, isso acontece, gente pedindo coisa de PVA no pedido relativo à ITCMD. Né? Então, assim, não tem como dar sequência a uma coisa dessa, senão isso, é claro, a gente tem que né, ter o mínimo de, de, de, de, de guardar o mínimo de, de, de sentido os pedidos que estão sendo feitos. No mesmo sentido, tá? só para vocês saberem, 71% dos pedidos têm que ser saneados. 71% dos pedidos que são apresentados no CIPET TCMD têm carência de algum tipo de, de ajuste. Quando vocês entrarem nesse pedido aqui, que eu peguei de exemplo, e vão ter assim, vários outros, vocês vão ver uma explicação para que, que serve esse pedido. Tá? Então, assim, é, ele vai dizer para que, que é o formulário que você está acessando. Vocês vão ter um link que vai e ao guia do usuário, caso vocês tenham dúvidas sobre o procedimento, quais documentos apresentar, enfim, e ainda foi incluído um link de acesso à portaria CAT15, que é a portaria que relaciona todos os documentos para a solicitação do pedido de reconhecimento de imunidade e isenção. Então, a gente tentou deixar aqui casado para vocês os acessos todos, né, é, a, a informação necessária para o protocolo ser feito, ok? Vamos em avançar ele vai abrir uma página para você se identificar, ok? Então, é, perdão, aqui já é a página de identificação do interessado, interessado é aquele para o qual o serviço está sendo solicitado, certo? Então, assim, é, aqui eu vou colocar o CNPJ da entidade, ela não vai ter uma inscrição, porque né, normalmente as entidades só têm CNPJ, aí vai colocar o nome da entidade, telefone de contato da entidade, o celular, se for o caso, o e-mail da entidade e o endereço da entidade. Aqui o CPF, o CEP, ele é por busca, tá? Então você tem que digitar o CEP e aí vai localizar o logradouro, o bairro, o município e a unidade federativa. Aí, aqui o CIPET faz uma coisa interessante. Como eu me identifiquei inicialmente com o meu CPF, ou com, pelo login único federal, o sistema já viu que não é, não bate para o em relação ao CNPJ do, do interessado, para o qual estou solicitando o serviço. Então, aqui ele já está fa falando, ó, é, você é representante legal procurador interessado, se você não for representante legal, você não consegue prosseguir no serviço. Então, assim, o pedido ele tem que ser feito ou diretamente pela entidade, por meio do CNPJ, ou por meio de procurador e aí a pessoa vai entrar com o seu login de federal ou com o CPF e na sequência ela vai ter que apresentar a procuração do interessado porque o serviço aqui ele não está sendo solicitado para mim no caso que eu estou simulando né eu entrei como uma pessoa física mas o serviço está sendo solicitado para a entidade né aqui no caso eu coloquei uma autarquia né então assim a gente é, é, obviamente não vai ter um cadastro do CNPJ me, me colocando como procurador, eu vou ter que juntar uma procuração aqui mais para frente. Aí aqui sim, vão ter as, as, a identificação do representante legal, no caso sou eu que estou fazendo o pedido. Então vai ter que colocar aqui o RG, o meu celular, o meu telefone, o meu e-mail, tá? E aqui novamente o meu endereço. Então aqui são os dados de quem está solicitando o serviço, nesse caso aqui que sou eu, tá? Na sequência, vocês vão ter que responder um pequeno questionário que vai orientar né, mais para frente o, o, o, a análise do pedido, tá? Então, são algumas informações relativas ao interessado, se ela já tem algum reconhecimento anterior, enfim, aqui no um caso, qual, qual foi a lei que autorizou né, a criação da autarquia, no, ou que, que, que, que criou a autarquia, ou que autorizou a fundação, no caso de fundação pública, tá? Aí vem aqui os, o, o, a, a página de carregamento de documentos. Essa aqui é, eu diria, a página mais sensível. Aqui que vocês vão ter que ter cuidados. Por quê? É, os arquivos a serem carregados sempre são ou PDF ou arquivo CSV. Arquivo CSV é específico para quando tem que juntar alguma informação muito grande, um banco de dados, alguma coisa assim. Via de regra vão ser arquivos PDF. Esses arquivos, eles não podem ter mais de 9 megabytes de tamanho, tá? senão o sistema não vai acolher, vocês vão ter que dividir essa documentação tá? em documentos menores. Também é importante que esse PDF esteja legível, porque às vezes a, re a resolução que é utilizada ela é muito ruim, tá? no escaneamento que é feito, ou na foto que é tirada, então, é importante que o contribuinte ele consiga, né, antes de encaminhar para a gente, verificar se o documento que ele está apresentando está legível, se não está cortado. Né? Isso tudo facilita muito a recepção do protocolo. Então, ele vai carregar ali, anexar todos os documentos né, obrigatórios. E aí eu já abro aqui uma vênia também em relação à questão de opcional. Documento opcional não quer dizer necessariamente que ele não seja obrigatório. Tá? Isso daqui é um contrassenso, e eu vou explicar por que está assim desse jeito no sistema. Tá? Até vou fechar aqui a câmera para poder falar olhando para vocês, porque isso para mim é importante. O que, que acontece? É... O sistema, quando ele coloca obrigatório ou opcional, ele, ele, tem, ele foi feito pensando no quê? qual é o documento que é obrigatório para todos os tipos de pedido daquela natureza. Então, é óbvio que em alguns casos o documento vai ser obrigatório, mas no sistema ele vai estar tá como opcional. Por quê? Porque não são para todas aquelas pessoas que vai ser obrigatório a apresentação daquele documento. Então, aqui, por exemplo, a procuração, para vocês terem isso em mente. A procuração ela é um documento obrigatório se eu tiver um procurador constituído ali naquele, naquele pedido. Se for a própria entidade, por meio do seu SNPJ, fazendo o pedido, ela precisa de procuração? Não precisa, certo? Então, aqui, pessoal, eu estou colocando isso para vocês, porque às vezes vai estar lá opcional, mas é um procurador que está apresentando o pedido. E aí ele vai pensar assim, não, eu não preciso apresentar a procuração. Poxa, se é o procurador que está apresentando o pedido, é óbvio que vai ser necessária a procuração. Entendeu? Então, por favor, tomem cuidado em relação a isso, tá? É uma questão que dá muito problema. Dos 71% de, de, de questões que voltam para o contribuinte regularizar, muitos são desses casos, de documento que estava marcado lá como opcional, e a pessoa achou que era opcional mesmo e não era, e aí deixou de apresentar, vai vir uma exigência em cima daquele documento. Tá bom? Então é importante que vocês entendam que não é porque está opcional no CIPET que realmente é opcional a entrega do pedido. Tá, a entrega do documento, perdão, juntada ao pedido. Bom, continuando aqui, então a gente vai ter aqui, né, vamos dizer assim, uma, uma juntada e na sequência vão ter observações adicionais para serem acrescentadas ao pedido. Aí aqui vocês coloquem tudo que vocês julgarem pertinente tá, em relação ao que vocês estão solicitando. Estou clicando em avançar, vai vir outro aviso. Ao prosseguir, você será direcionado ao resumo da solicitação. Nessa página, você deverá conferir as informações prestadas antes de confirmar seu requerimento, sob pena de indeferimento ou não conhecimento do requerimento. Então, aqui, vocês vão ver uma página que passa todos os dados do interessado, do representante legal, os documentos que foram juntados, as respostas que foram dadas na informação do serviço, e vocês vão ter que ter aqui uma, uma, uma, um, um. assinalar aqui o termo de conhecimento, tá, o de consentimento. Aqui o termo de consentimento a gente colocou justamente para evitar que né? alguma pessoa que faça petição de forma indevida no sistema, tá? Então, vocês vão ter que declarar, né, que estão é, prestando informações de boa-fé, tá, para poder seguir, né, solicitando o serviço, tá? Então, depois de confirmado o serviço, estando tudo ok, é gerado um número do protocolo CIPET. E aqui já vou de novo fechar para minha cara linda, porque eu acho que é importante falar para vocês uma coisa. Esse número do protocolo CIPET, ele não é o número do protocolo sem papel. Tá? E eu sei que vocês ficam revoltados com isso, vocês têm todo o direito de reclamar, a gente tenta sempre avançar e vai melhorar, mas hoje essa é a realidade. Esse é um protocolo do sistema sem papel e ele quer dizer o quê? ele quer dizer que você encaminhou um pedido à Secretaria da Fazenda, tá? Ele, ele é um protocolo de trânsito, tá? Ele tá saindo a documentação lá do interessado, do representante legal e indo para a Secretaria da Fazenda. Quando ele for, de fato, absorvido pela Secretaria da Fazenda, aí você vai ter um número de protocolo no sistema sem papel, no sistema SP sem papel. E aí, aquele número de protocolo é muito importante, porque é ali que o serviço vai ocorrer, tá? Então... Ah, Guilherme, mas eu tenho um número de protocolo no CIPET, com certeza eu vou ter um número de sem papel para aquele CIPET que eu encaminhei? Não. Se o serviço que você requeriu, se o seu formulário no CIPET for rejeitado, você não vai ter um protocolo no sistema sem papel, você vai ter que reapresentar o pedido no sistema CIPET, tá bom? E aí, quando você conseguir passar né, dessa fase de aprovação no sistema CIPET, aí você vai ter um número de protocolo sem papel porque você vai ter um número né, de protocolo da onde vai ser, de fato, abordado né, o, o pedido que você tem. Então, eu vou apresentar uma declaração de TCMD, eu vou apresentar um pedido de restituição de TCMD, eu vou apresentar um pedido de reconhecimento de imunidade, como é esse caso, ele vai ser trabalhado no protocolo SP sem papel. Ah, é lá que vai ter o despacho da autoridade, é lá que o serviço vai, de fato, ocorrer. Aqui, o protocolo no sistema CIPET, ele é só para você carregar as informações do seu protocolo no sistema sem papel, ok? Estou retomando aqui esses números. Então quer dizer o que? Que o contribuinte encaminhou um pedido no, no, no, no sistema Cipet, certo? Aí aqui na sequência você vai ter então a sua solicitação. Ela vai ficar na estágio de água, na situação de aguardando triagem. O que é aguardando triagem? Então vai ter um servidor que trabalha no atendimento da Secretaria da Fazenda, ele vai verificar todos os documentos que estão apresentados, o pedido que foi feito, vai verificar se está ok, se tem que ter algum tipo de, de ajuste, certo? E aí você vai ter que fazer esse ajuste. Bom, é, aqui nós temos um caso em que houve uma, uma situação que precisa retificar o protocolo. Percebam que mudou a situação aqui, ó pendente de correção, o que quer dizer isso pendente de correção, quer dizer que já foi analisado, ele não está mais aguardando triagem e a pessoa que fez a triagem identificou que tem um documento que está com algum problema, que tem alguma informação que está faltando, enfim, alguma coisa que está errado, então vocês vão ter que entrar em visualizar para verificar o que, que aconteceu, e aí quando eu clico em visualizar, apareceu o que? O prazo é, para resolução da pendência, então, foi marcado um prazo aqui, 5, 5 de 3 de 2023 e aqui o um motivo, um dos documentos foi apresentado parcialmente, necessário saneamento. Deve ter tido algum erro no um escaneamento, cortou alguma informação, enfim. Aí, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer novamente a digitalização daquele documento e aí ela vai criar em resolver pendência da solicitação. Aí, aqui quando ela clica em resolver pendência da situação, vai poder carregar o documento que estava errado vai abrir essa página aqui para carregar né, a cópia, que no caso foi do estatuto né, da autarquia ou fundação, ele estava incompleto, aí ele vai ter que clicar aqui em anexar para juntar a cópia do, do estatuto da, da autarquia, tá? a cópia integral do estatuto da autarquia. E aí ele clicando em confirmar o, o, a situação do CIPET, ela volta para aguardando triagem. né Então aguardando triagem aqui quer dizer o quê? Que ele voltou para a fila de análise, e aí, quando ele for analisado de novo, se tiver tudo ok, fica a situação de aprovada entreagem. E aí, aprovada entreagem, aí sim, vocês vão ver aqui no campo visualizar que foi gerado um número de protocolo sem papel. Então, aqui foi gerado um número de, de processo, tá? de reconhecimento de imunidade e isenção. E aqui à direita, vocês vão ter um código do protocolo né? no sistema faz sem papel, no sistema SP sem papel. Aqui, vocês colocando esse código de protocolo no sistema SP sem papel, vocês vão ter como acessar, tá, todo o requerimento que foi apresentado, ok? E aí vocês vão poder também acompanhar o transcurso desse protocolo no CFAI sem papel. Bom, agora eu retomo a palavra aqui ao amigo Marcelo, que vai falar um pouco sobre essa questão da qualidade dos protocolos, do tempo de análise hum. da conclusão. Tá. Ah, sem dúvida, como o, o, o Guilherme comentou, ele até passou umas estatísticas, né? metade, aproximadamente metade do, do, dos pedidos são rejeitados e mais de 70% é necessário ser saneado. Tá? E uma forma que sempre me perguntam, né, é como que o, o, o interessado pode ajudar para que a análise, a conclusão, seja feita mais rápido. Qual que é o prazo para ser analisado um pedido? Por que, que demora tanto? Tá? Ah, eu achei importante a, a gente colocar aí o caminho do protocolo, né? pra, porque tem, tem, tem gente que deve achar assim, ah, fiz o pedido, já vai direto para o fiscal, e ele já começa a analisar, eu não entendo por que, que demora tanto. Tá? então sem dúvida uma forma que o interessado tem para ajudar a gente a executar o nosso trabalho de forma mais rápida é a qualidade do protocolo tá e qual que é o caminho desse protocolo olha eu fiz um protocolo um pedido perfeitinho tudo bonitinho e aí o que que acontece olha esse protocolo é feito passou pela triagem lá ele é encaminhado para o núcleo de imunidades e isenções, tá? E lá, na, na quando chega na imunidade e isenções, ele é distribuído para os fiscais, tá? E ele entra na fila de análise dos fiscais, e, e por ordem cronológica. Ah, mas por que por ordem cronológica? O meu urgente, precisa ser feito ontem isso daqui. O meu é mais importante, exatamente por isso, porque cada interessado vai sempre achar que o seu caso é mais urgente, mais importante e que deveria ser feito antes. Então, a gente segue essa ordem cronológica dos pedidos. Tá? É, tendo na fila, chegou para o fiscal analisar, é, se a documentação tiver tudo ok, as informações tudo ok também, é feita a emissão da declaração, do de reconhecimento de imunidade, tá? E, esse caminho aí é esse é o melhor dos mundos, onde está tudo redondinho, está tudo certinho, foi tudo, é, a documentação tá correta, não tem nenhuma informação que gerou dúvida, tá? Então esse é o melhor dos mundos. Mas é, como vocês viram pelas estatísticas aí que o Guilherme passou, não é a realidade, tá? É, e aí, o, o que, que acontece, então, quando a documentação está é, incompleta ou está errada, o que, que, que acontece nesse caso? Tá? A gente vai ver aí no próximo slide agora. Aí é, é, é o outro caminho, tá? quando não está tudo certinho, quando não é o, o melhor dos mundos, né? porque é, mesmo com a triagem, na hora de protocolar o pedido, às vezes acontece das documentações estarem erradas ou incompletas, né? Por exemplo, ah, tinha que apresentar o balanço de 2020, apresentou o de 2019, ou ah, o fiscal ficou com uma, alguma dúvida em relação a ah, alguma documentação ou alguma informação que foi apresentada, tá? Nessas situações, ah, acontecem duas hipóteses, tá? Primeira hipótese, que está ali indeferimento sumário por falta de documentação sem análise do mérito o que é isso o fiscal não vai nem analisar o pedido ele não vai analisar a documentação por quê porque não está toda a documentação lá para ele analisar ele não vai ter vai analisar uma parte só ele não vai conseguir concluir a, a, a análise do pedido tá e nesse caso de indeferimento sumário é, o interessado é notificado e ele tem um prazo de 30 dias para ou interpor um recurso ou sanear o pedido. Né? Como vocês viram lá o que o Guilherme falou, repita novamente, mais 70% dos, dos pedidos tem que ser saneados. Tá? Se depois de 30 dias o, o, o interessado é, não fez nada, nem entrou com recurso ou, ou a, apresentando uma apresenta um esclarecimento ou uma documentação que faltou o arqui, o pedido ele é arquivado tá é, e aí tem que entrar com o pedido tudo de novo fazer aquele caminho do slide anterior ok a segunda situação que eu falei a segunda hipótese né é, o o interessado ele a, apresentou toda a documentação mas mesmo assim o fiscal ficou com alguma dúvida tá é, aí eu abro um parêntese nessa situação que é muito importante que parece óbvio mas às vezes o óbvio tem que ser dito tá quando for protocolar o pedido conferir um se foi é, o e-mail foi colocado ou um telefone e se esses contatos estão atualizados e corretos tá Várias vezes acontece de o e-mail estar tá incorreto, a gente manda e-mail, volta a informação de que não foi recebido, não foi enviado porque não encontra esse e-mail, ou ah, mandou para uma pessoa que era responsável por, por isso na, na, na entidade não está mais lá, ou seja, o, como é que a gente vai fazer contato para notificar o interessado, tá? É muito importante, tá? Outra coisa, verificar ah, no expando e-mail se não foi feita alguma notificação ou se não recebeu alguma carta via correio. Tá? Ah, é, muitas vezes o, o interessado reclama que está demorando para ser feita a análise e, na verdade, tem uma notificação que foi enviada e não foi atendida. Então, não tem como a gente continuar a, a análise, tá? Mas vamos supor que foi feito, foi recebido, o interessado atendeu a notificação, e aí? Vai direto para o fiscal ele para tudo que está fazendo para fazer essa análise, retomar essa análise? Não. É, é protocolada ou enviada via e-mail ou via CIPET, o atendimento da notificação é distribuído para o fiscal e entra na fila de análise, mas nesse caso, devido à grande demanda, principalmente atual que o, nessa época de transição, certamente o fiscal vai estar fazendo alguma outra análise. Então, no mínimo, ele vai acabar de fazer essa análise que está em andamento para retomar é, a análise que estava faltando o atendimento da notificação. Tá? E vamos supor aí que depois de atendido está tudo ok. Aí sim é emitido a declaração de reconhecimento de imunidade. Mas vejam bem, todo o caminho que foi feito, todo vai e vem do, do, do, com, por causa de erro, por causa de, de, de falta de qualidade do, do protocolo. Tá? É, o Guilherme, você queria complementar alguma coisa em relação a, a, a essas informações, ao protocolo, ou está de bom tamanho? Eu queria, queria comentar, sim, são breves uhum. palavras, né? é, uhum. o que, que acontece, pessoal? É, nós vamos ver no slide seguir e hum. é, até eu vou, vou, vou citar já antes mas vocês vão ver por que que eu falo, estou falando hum. isso que a legislação para reconhecimento de imunidade e isenção ela é muito complexa em alguns pontos tá e por que complexa porque a entidade e, e veja eu trabalhei anos tá como voluntário em ONG e eu sei da dificuldade que é você manter os registros contábeis em dia, você manter né, é, o foco nessa burocracia. Por quê? Porque a entidade é. ela está preocupada em prestar o serviço, né, em, em, em auxiliar a sociedade. Ela não está preocupada em cumprir uma obrigação tributária. Né? É. Mas é importante né, que, principalmente os contadores, que são quem mais sofre com isso depois, porque eles vão ter que... Né, enfim buscar essa informação de alguma forma para apresentar à Secretaria da Fazenda, que eles conversem com os responsáveis pela entidade, principalmente com os tesoureiros, para manter em dia essa, esses registros. Tá? Então, assim, já aconteceu, no caso que eu peguei, que a, a entidade ela não tinha registro contábil nenhum. E aí, lá no artigo 14 do CTN, está bem claro que para o reconhecimento de imunidade ser feita, tem que haver... Tá? a escrituração de receitas e despesas da entidade. Ah, isso é uma obrigação da entidade. Então, é, é difícil falar isso, porque a gente sabe da precariedade que vivemos no nosso país em relação aos mais é, é, diversos é, é, problemas que enfrentamos. Né? Assim, é difícil convencer, Sim. muitas vezes, a entidade que ela precisa ter né, esse registro contábil em dia. Mas isso é muito importante, porque se não tiver isso, a entidade naturalmente vai perder o direito à imunidade que ela tem. E aí quem vai ser prejudicado vai ser a entidade, porque, porque essas entidades vivem de doação, pessoal. E todo mundo sabe disso. Né? Então, aí já pensou ter que pagar 4% em cima de tudo que é tipo de doação que a entidade receber? Vai ser inviável trabalhar. Né? E, e nós, do fisco, a última pessoa que nós queremos né, é, autuar é uma entidade dessas que presta um serviço social importante como esse, né? Então, aqui eu aproveito para fazer um apelo, né? conversem com os responsáveis, com os diretores das entidades, para que eles façam lá um, um caderninho, um registro, com as notas fiscais das compras, das prestações de serviço que eles tomaram, para que exista né, um controle, de fato, sobre o que né, tem de receita dessa entidade, o que tem de despesa dessa entidade. Porque, senão, na hora que vocês forem prestar contas para o FISCO, vocês não vão conseguir o reconhecimento do direito à isenção e imunidade. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Essa era a parte que eu queria fazer. Perfeito. O... Eu quis colocar em um slide algumas das principais legislações de imunidade e isenção que estão em vigência, tá? Não, não para ficar discorrendo cada artigo é, da legislação, porque isso vocês podem ler tranquilamente, tá? mas sim para reforçar alguns pontos que eu acredito que são importantes é, e que vão esclarecer alguns questionamentos que são recorrentes, é, são dúvidas recorrentes é, que a gente recebe. Tá? Então, eu coloquei aí a Constituição Federal, né, o artigo 150, basicamente, ela estabelece as vedações para a instituição de impostos, né? ou seja, o que e que, o que, quem que pode ser cobrado de imposto. Tá? Ah, o CTN, o Código Tributário Nacional, é alguns é, artigos que a gente acha, acredita ser importante, tá? O artigo 9 praticamente reproduz né, essas vedações da Constituição, Uh, o 14, o Guilherme já deu uma pincelada e determina o, os requisitos, né? Para que uh, seja vedada a tributação sobre as entidades, né? São aqueles de não distribuírem uh, parcelas do seu patrimônio, aplicar integralmente no país, manter a escrituração, que foi o que o, o Guilherme reforçou aí, tá? Uh, o o artigo 111 é um artigo muito importante que é, ajuda a, a, a, o, no entendimento é, de muitas dúvidas que são perguntadas para a gente. Tá? O que, que diz esse artigo? Né? É que tem que ter uma interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário outorga de isenção, né? ou dispensa de algum cumprimento de obrigação acessória. O que quer dizer esse artigo e como que ele responde algumas dúvidas que são enviadas para a gente? Tá? Isso quer dizer o quê? Se a legislação tiver, tiver escrito na legislação que, olha, para efetuar esse pedido, a documentação é a documentação A e a documentação B, por mais que elas sejam similares, 99% das informações são as mesmas, eu tenho que receber a documentação A e a B. Né? Eu não tenho essa flexibilidade de receber uma ou outra, tá? eu tenho que seguir o que está literalmente lá na legislação. Se ela falar, ah, não, é essa ou aquela, aí tudo bem. Aí tanto faz para a gente qual das duas que a gente vai analisar? Tá? Então, é, é um ponto importante que sempre é, tem esse questionamento, Pô, mas é tão parecido, por que, que não, não pode aceitar essa ao invés dessa? Está escrito na legislação que é uma e a outra. Tá? O, aí tem o, os artigos 176 a 179, que dá também algumas regras sobre a isenção. Tá? É, um outro ponto que... Eu acredito que não está claro para a é, a grande maioria do público, né, é, é que o, o servidor público, diferentemente do do, do serviço privado, né, é, é, tem tem uma coisa chamada princípio da legalidade, tá? Que está até previsto na Constituição. O que que significa isso? é que o servidor público só pode atuar é, mediante o que tiver previsto na legislação, né? E, e, e, e em contrapartida, o, ser, o, o prestador, o, o, o privado, ele pode fazer tudo que a, a legislação não fale que é proibido, né? É, ou seja, tem muito mais flexibilidade, né? É, e, e esse princípio da legalidade ele dá um gesso à nossa atuação, é, ou seja, a gente só pode atuar conforme o que tiver previsto na lei, na legislação, tá? Então é, é, é muito importante é, esses conceitos estarem sedimentados porque é, é, a gente, às vezes, é questionado, é, é, é colocado dúvidas que, infelizmente, a gente tem que seguir o que está é, lá na legislação e não tem flexibilidade para isso. Ah, você concorda com isso ou não, Aranha? Não importa se eu concordo ou não. Como eu falei, a gente tem que seguir o que está na lei, é, eu concordando ou não. Tá bom? É, era Eram esses os pontos que eu... É, Queria colocar, eu acredito que é, ajuda a esclarecer muitas dúvidas que são enviadas para a gente, tá? É, você tem mais alguma coisa aí, Guilherme? É, não, eu acho que só eu vou, a gente vai poder aqui é, agora... É, eu vou tentar fazer uma, uma questão, uma, uma pequena improvisação aqui para tirar algumas dúvidas gerais de vocês, Tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu botei aqui no, no buscador, no Google, tá? É, Secretaria da Fazenda São Paulo, tá? É, Secretaria da Fazenda SP. O que, que aparece aqui? Aparece o primeiro, primeiro ponto, é a página da Secretaria da Fazenda. Então, o que, que acontece? Aqui vocês têm várias informações, tá? E aqui eu peço desculpa, porque a gente nunca vai conseguir deixar a página da Secretaria da Fazenda à altura dos contribuintes do Estado de São Paulo, que é muito difícil, realmente... Tá? colocar assim, a página da forma mais intuitiva possível, mais, mais, é, é, é, assim, a, com a linguagem mais simplificada possível, porque nós tratamos de um assunto que é complexo, que é a tributação. Mas a gente está se esforçando, isso aqui é continuamente revisado e tem equipes que trabalham especificamente para isso. Tá bom? Então, aqui vocês vão ver que tem uma série de informações de interesse de vocês, tá? Onde eu destaco para vocês, aqui tem o cidadão, o guia do usuário, que é muito importante, agendamento para vocês fazerem algum agendamento de serviço, caso vocês queiram conversar com alguém no posto fiscal, né? Se vocês quiserem tratar de TCMD, aqui ó, tem a página de TCMD com uma série de orientações, tá? Por exemplo, aqui, ó, você recebeu um e-mail, uma mensagem para regularizar a TCMD, aqui tem um monte de explicações de como proceder, tá? Então, aqui você tem também vários outros serviços, tem aqui no guia do usuário, ó, o que, que eu faço para receber uma herança, uma doação, como que eu faço para pedir uma imunidade, como que eu faço para solicitar um parcelamento, tá? uma restituição, se eu quero corrigir uma guia, tá? eu paguei, era um, era, sou eu e meu irmão que somos herdeiros no processo, eu paguei duas vezes no meu nome, e era para ter pago uma no meu nome e uma no nome do meu, do meu irmão, eu posso aproveitar o recolhimento que eu fiz no meu nome para quitar o valor do meu irmão? Pode, você pede aqui uma retificação dessa guia, Tá? e aqui ainda você vai ter um link para legislação, para download, tá bom? Vamos voltar para a página inicial, quero saber de legislação, Guilherme, onde é que eu entro aqui, pessoal? Aqui embaixo, ó, legislação e agenda tributária, tá? O que, que eu quero saber? Ah, eu quero saber os documentos que precisam para fazer um pedido de imunidade, então eu entro aqui na página da legislação tributária, eu vou lá em TCMD, entro na lei, né? na lei da 705 que é a lei do TCMD, que vai ter um link direto para o decreto, para portaria Cat15, vamos na portaria Cat15, tá, eu sou uma entidade que eu quero saber quais documentos que eu preciso para que seja feito o reconhecimento da minha entidade, tá, ela é uma entidade de assistência social, tá aqui, ó, então aqui no anexo 1, né, eu vou, vou ter uma série de documentos, tá, A lista de documentos necessários para fazer o pedido, tá, e aí perceba aqui, ó, ó, para entidades né, de assistência social, vai ter que ter né, ou o certificado de regularidade cadastral de entidades, o certificado de assistência social do SEBAS, né, ou o certificado de qualificação como organização so so de sociedade civil de interesse público emitido pelo Ministério da Justiça. Então, existem aqui os documentos que vocês vão precisar depois carregar lá no CIPET, que vocês podem localizar facilmente na página da Fazenda. Desculpa, facilmente, não é fácil, eu sei, Tá? Mas ele está aqui. Ah, então eu estou tentando aqui mostrar para vocês os caminhos para vocês poderem achar isso mais facilmente, tá ok? Então vamos tentar aqui também responder algumas dúvidas. Tem uma série de dúvidas. Eu, a gente tem coisas que não tem a ver com o objetivo da live de hoje, mas nós vamos tentar colocar aqui para vocês aqui algumas explicações para vocês todos terem né, o, o melhor tratamento possível, tá? Então vamos ver aqui, é, é, vamos lá. a live vai ficar salva na página da EGESP, tá ok, pessoal? É, como fica o ITCMD em se tratando de contribuições associativas de associados dentro de uma associação civil sem fins lucrativos? A é pergunta do Pedro Henrique Monteiro de Barros de Silva Neto. É, considerando que não se trata de doações, o ITCMD não é devido, certo? Então, Pedro, é o seguinte... Existem aí critérios para se definir, né, um, um, vamos dizer assim, um desembolso como um pagamento. Esse critério, ele está no Código Civil, tá? então você tem que verificar lá se, para aquela doação, se houve um, um, uma, uma liberalidade, né? se, se, se de fato ela não é uma contraprestação, enfim, é, é, existem critérios tá, que o Código Civil nos coloca. Então, eu vou pegar aqui, Vou puxar o código civil, só para ler o artigo que fala sobre doação, tá? Para você poder verificar se você entende que, que se aplica ou não essa, essa, vamos dizer assim, essa taxa, né? essa, essa associação. É, eu entendi que é uma espécie de uma taxa, né? Que, que é uma contribuição voluntária que os, que, que os associados da entidade dão, certo? Então é, o artigo é, 537 ele fala sobre o que é uma doação, tá? Está demorando para entrar para mim? Deixa eu ver se eu consigo acessar por outra forma. Mas se você tiver dúvida, existe a possibilidade de você perguntar à consultoria tributária, ok? É, cadê? Perdão, 538. Falei 537, mas eu 538. Considera-se doação o ato o contrato em que uma pessoa transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para outra. A doação é um ato de liberalidade, tá? Então, assim, é, o artigo 538, é óbvio, ele, ele deixa no ar uma série de situações em que pode, podemos considerar né, aquele ato uma doação ou não. Tá? Infelizmente, não é fácil até para a gente que trabalha com imposto, né? verificar o que que é, é um, um ato de liberalidade por exemplo e o que que não é né mas via de regra a liberalidade é, é, é esse interesse espontâneo né de passar né um, um, um, um, de fazer essa transmissão tá é, E aí você tem que ver se houve uma transferência de patrimônio ou não nesse caso teve né o associado foi lá e doou parte do deu parte de sua do, do seu do, do seu patrimônio para a entidade então, assim, é muito provavelmente isso seria, assim, uma doação, tá? Se não tem uma contrapartida, enfim, você está ajudando a entidade a funcionar, certo? É, agora, se ela presta algum serviço para você, enfim, aí nós vamos ter uma outra discussão, se isso não é uma taxa, se isso não é um pagamento por alguma coisa, algum serviço. Enfim, aí tem, tem que verificar a natureza desse, desse pagamento, qual a finalidade dele, entendeu, Pedro? E aí, se vocês tiverem dúvida, entrem com a consulta junto à consultoria tributária, Tá? Para prestar consulta, como que eu faço, Guilherme? Vamos ver aqui. Vou, de novo, aqui, colocar a página da Fazenda. Vou colocar com vocês. Vamos botar aqui, ó, consulta no buscador aqui, consulta tributária. Aqui, ó, vai ter um sistema eletrônico onde vocês vão poder fazer a consulta tributária, tá? Então, aqui ele diz como vocês vão fazer a consulta, tá? Aqui tem um acesso ao sistema da consulta tributária e aí vocês vão poder fazer essa consulta pelo site, pelo sistema da, consulta, da, consulta, da consultoria tributária, tá bom? Vamos voltar aqui nas dúvidas, vamos ver o que mais temos aqui. Vamos lá, desculpa se eu pular alguma coisa, tá, pessoal? Estou tentando responder de tudo, todas as perguntas. Às vezes alguma coisa fica. Ah, aqui, a Nicole, Nicole Roadmaker, vocês têm conhecimento sobre o site da consulta referente a TSMD? Está indisponível há alguns dias. Nicole, a gente, eu não tenho, pessoalmente, nenhuma informação sobre isso, tá? Pode ser que tenha acontecido, às vezes acontece alguma atualização, o sistema é, é, sai a página, mas na sequência ela já retorna. Se vocês puderem informar esse tipo de situação, não fale conosco, é legal para a gente, tá? aí a gente vê se é algum erro, algum problema. É, Karina colocou, fui cobrada na sua entidade, como proceder? Karina, tem uma série de orientações que estão ali na página que eu falei, tá? sobre algumas assim, orientações que têm sido encaminhadas para os contribuintes, mas assim é importante você verificar se de fato o imposto é devido ou não é, às vezes não é, tá? e aí verificar se for o caso, como fazer né? a declaração de TCMD, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz uma declaração, como é que se inicia pelo menos uma declaração, tá é simples vocês vão ver estou entrando na página aqui ó do ITC, do, do geral da fazenda vocês vão ter lá no, no, no link do itcmd né um acesso direto ao itcmd aqui ó. vocês vão no sobre itcmd lá como declarar o itcmd tá e aqui tá tudo que vocês precisam saber tá sobre como fazer a declaração basta clicar lá o link e fazer a declaração. Quando vocês acabarem a declaração, vocês vão ter lá a guia sendo emitida para recolhimento. Como eu devo proceder no caso de uma contribuinte residente em São Paulo que recebe doação em dinheiro de um residente domiciliado em Minas, no, no qual o imposto já foi recolhido para Minas? É do Márcio essa pergunta. Márcio, é o seguinte, existe na própria Constituição Federal uma série de regras sobre quem é o estado para o qual você tem que pagar o imposto na doação, tá? Se são bens móveis, se no caso de dinheiro a gente considera bem móvel, seria realmente para o estado onde está o do, domiciliado doador. Agora tem que verificar se de fato do, o domicílio oficial da pessoa é Minas, tá? Às vezes a pessoa está né, domiciliada aqui em São Paulo, mas tem uma casa em Minas, aí é complicado de responder isso diretamente para o seu caso prático, mas o que vale é a regra que está na Constituição, tá? É, vamos lá... É também aqui uma pergunta sobre do, doações internacionais como proceder então assim se o imposto for de fato devido para São Paulo tá então assim a pessoa está fora do país mas ela doa um imóvel que está aqui em São Paulo para algum contribuinte aqui esse valor de ITCMD tem que ser recolhido para São Paulo aí tem que ser feita uma declaração de doação aqui no site né que eu mostrei para vocês e aí vocês vão lá vão recolher o imposto se for devido tá existem algumas possibilidades de isenção Aí tem que verificar o próprio sistema, via de regra já verifica se é o caso de, de, de estar isento o imposto ou se é necessário o recolhimento. Vamos lá. É, aqui um pedido do Cadu sobre voltar a informar o valor do imposto antes da confirmação. Vou levar isso aqui tá, para o professor pro, pro do, do sistema para verificar. ok e alguns problemas em relação ao atendimento, no um posto fiscal, eu não, Assim, pessoal, essa área não é a nossa área, tá? É, é interessante que vocês, claro, tenham o um melhor atendimento possível nos postos fiscais, mas, é, assim, o atendimento do posto fiscal, ele é a responsabilidade das delegacias regionais junto com a, a, a supervisão de atendimento. O que eu posso dizer é que a supervisão de atendimento tem feito um trabalho muito, muito grande para tentar tornar esse atendimento o melhor possível. Às vezes temos algumas restrições, tá? mas agora, inclusive, eles estão tentando fazer com que seja feito alguma espécie de atendimento online, tá? um, um atendimento onde vai ter o, o, o, o servidor é, à distância, é, operando um computador para atender o contribuinte. Né? É, apresentei pedido no CIPET, é, Pedido de renovação, tá? E eu, pelo que eu entendi, foi rejeitado, né? R guarda que fala. Olha, é interessante você falar que já teve um pedido inicial, tá? Para verificar se é o caso de manter, né? A, a, a, a O reconhecimento fluindo, né? Porque quando você pede fora do prazo, a renovação realmente, ele como o Marcelo explicou, não tem essa retroação, certo? É, aqui erros do sistema CIPET, aí vocês têm que, infelizmente, passar para o Fale conosco, tá? Essa informação quem, quem ajusta isso não somos nós. Solicitar é, devolução de valor pago de TCMD indevidamente, é no CIPET também, vocês podem fazer, só selecionar a opção de restituição de TCMD. É, para pagamento, aqui, negociar o valor cobrado. Karina, é o seguinte, você tem lá as regras de desconto, mas são as regras previstas é, na lei, né, que remete ao decreto, que é 5% no caso de imposto de causa mortes pago em 90 dias, tá? E não existe nenhum outro tipo de negociação que eu conheça. Você pode também parcelar o imposto, aí você tem que entrar no sistema de parcelamento e fazer o pedido. É, tem algumas questões aqui relativos a ah, tá, imposto sobre é, é, o falecimento, né, em 1983, realmente o sistema ele é da lei 10.705-2000, que ele, né, é, ele trata dos óbitos a partir de 2001, antes você tem que verificar a legislação pertinente, tá Pedro, eu, até onde eu sei é uma simples é, formulação de guia e recolhimento do imposto. Tem orientações sobre isso na página da Fazenda, tá? É... É... Acho que a Cristina aqui quer aproveitar um valor pago, Cristina Matos de Araújo, relativo a uma inventária extrajudicial para o um inventário judicial. Tem como fazer? Tem, você tem que retificar a guia, tá, Cristina? Isso é um pedido simples. É, o sistema SPET é só para São Paulo? Sim. É, há dúvidas? É, Maria Leonor pergunta, ah, isso aqui é uma pergunta interessante, ao GC e TCMD atenderá dúvidas sobre malha fina estadual? Assim, Maria, a gente não faz esse atendimento direto ao contribuinte, o que nós fazemos são lives como essa para tirar dúvidas, tá? e assim a gente tenta também tratar dessa situação por meio dos postos, então os postos eles fazem o um atendimento, e nós damos suporte a esse atendimento, caso o posto não consiga resolver o problema, nós auxiliamos o posto, tá? Aqui a Cristina também pergunta sobre juntada de documentos no sistema CIPET, né? Ela não autoriza a juntada de várias guias, deixa eu voltar no slide interessante aqui, para mostrar que eu acho que eu passei batido sobre esse detalhe, quando eu falei dos, dos documentos, é, que... Então, vamos ver aqui. Tinha só. Aqui. Então, deixa eu projetar aqui. Marcelo, se tiver alguma coisa que eu passei batido que você queira comentar aí, por favor. Está tudo ok. Estou acompanhando. Que eu peguei só o um modelo, porque ela perguntou, pelo que eu entendi, né, que não foi possível carregar tudo num anexo desse, tá? Vamos dizer que aqui, o, o, sei lá, o, a cópia do, do estatuto é muito grande, não coube tudo num documento só, deu mais de 9 megas. O que, que eu faço? Coloca aqui embaixo como outros documentos, tá vendo? Tem outros documentos aqui para você complementar o pedido, caso não seja possível realizar o download do arquivo naquele campo específico que tem discriminado no CIPET. Tá bom? Então, se complementa a informação em outro campo. Ah. É... Por que a declaração de TCMD feita fora do Estado é a certidão de desoneração não sai automaticamente quando o fim da declaração? É... Eu acredito que a Maria Francisca está perguntando sobre a declaração relativa à escritura pública lavrada que vai ser lavrada por tabelião de fora do estado tá isso são são melhorias que a gente está pensando ainda tá Maria mas por enquanto o procedimento é esse tem que vir solicitar o reconhecimento da regularidade do imposto é, como faz para constar o valor pago de da demissão de das guias é a pergunta da Cátia então realmente o fato é o sistema eu acho que ele mostrava antes da confirmação o cálculo do imposto, mas estava dando muito erro, tá, Cátia? E, e aí eu acho que o pessoal optou por tirar, vamos ver se a gente consegue botar de volta, mas eu acredito que tem algumas situações que aí vai ficar o imposto errado, é pior mostrar errado do que não mostrar, né? Enfim. Pai é... doar um valor aqui, eu acho que de 280 mil em 2018 via cheque, estou isenta? Tem que verificar o valor em um FESP, está na data da, da, da, da doação, tá, André? Qual que é a regra de isenção para a pessoa física, né? E aí, para a pessoa física e jurídica de, de toda a natureza. Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês. Só um minuto. Vou mostrar de novo aqui a legislação, Mostra onde é que vocês vão verificar isso, tá? Então, aqui vem legislação, vocês vão poder acessar a lei, Lei 1.705 e na lei, o artigo 6 ele fala o quê? Na transmissão por doação cujo valor não ultrapassar 2.500 o FESP. É, só que esse valor aqui é anual, tá, gente? Então tem que verificar o FESP no valor do ano que foi feita a doação e verificar todas as doações entre mesmo doador e mesmo donatário naquele exercício. Se ultrapassar as 2.500 do esse valor ele ele é tem que ser recolhido o imposto integralmente sobre a doação, tá? E se não ultrapassar, é, vai, vai ser isento o imposto. Para vocês, de forma prática, fazerem essa, essa conta, podem também fazer uma, uma declaração de doação no sistema. Ele reconhece até 2.500 UFESP a isenção, e aí quando extrapola esse valor, o imposto passa a ser contado como devido, aí tem que acessar cada declaração que você fez de doação né, e verificar quanto de imposto que, tá sendo, que, é, que é devido para aquela doação recebida naquele ano. tá Vamos ver aqui. É, se, se for só esse valor, Guilherme, se eu não me engano, é 25,7 o valor da UFESP, vezes 2.500, 64,250. Perfeito. E seja, o valor é tributável. Perfeito. É, então, o então, Marcelo já... já... Obrigado, viu, Marcelo. Eu tentei dar uma resposta geral aqui para o povo, mas é interessante isso aí, pessoal. Assim, é, verificar o sistema, verificar né, onde está a legislação para vocês poderem resolver essa questão. Obrigado, viu, Marcelo. É, é, Leme Contabilidade fala que foi feito um protocolo de pedido de reconhecimento de imunidade em 2020. Olha, é, esse pedido provavelmente já deve ter sido analisado, tá? aí tem que verificar o que aconteceu com o protocolo, tá? É, esse é, oh, Guilherme, desculpa, esse é um dos casos que é importante verificar se não teve notificação, né? Perfeito, é, aqui pode ter sido até rejeitado o pedido lá no CIPET, aí é. tem que começar do, o de trás para frente, vai lá no, é. no CIPET, né, verifica o que aconteceu com o protocolo, qual foi o número do sem papel que se transformou aquele pedido, né? Perfeito. E aí verificar se teve a notificação, se foi indeferido, né? Isso aí. Isso, perfeito. Bom, é, tem aqui uma questão. É, pode repetir a parte da procuração, por favor? Então, com, o que acontece, Isabela? A procuração dentro do CIPET funciona assim. Você se identifica, você, Isabela, você como procuradora, tá? Então, você vai lá com pessoa física, você anota lá, você entra com seu SNPJ, o seu ECNPJ, o ce ou com o seu... O seu... É, login único federal e aí você anexa depois uma procuração no campo específico da procuração lá no sistema CIPET. Tá? E aí essa procuração é sua procuração, você digitaliza a procuração que você tem e junta lá. Tá bom? Peticionamento de recurso você pode fazer como resposta à notificação, tá, Pedro Henrique? Então tem lá um pedido que chama atendimento de notificação você pode colocar lá a questão que você quiser sobre recursos. E uma pergunta sobre o, o do Rodrigo também sobre o Malcip, que embora não seja instituição de ensino, tem um propósito na educação. Aí, Rodrigo, vai ter que ver se ela tem uma daquelas certificações que a gente falou. Né? Se ela tiver, nós não vamos brigar com quem concedeu a certificação. Ah, no máximo, a gente vai verificar ali o que, que tem né, na na, na, na, é, que tem de previsão para aquela entidade, né? Assim, vamos dizer, o qual, qual, que está no estatuto dela, né? Se ela atua realmente na área de educação ou não. Os requisitos para apresentação do SEBAS permanecem em vista sua reativação pelo Supremo Tribunal. Aqui, daí o Rodrigo pergunta uma coisa muito específica, tá? Sobre decisão aqui envolvendo, eu acredito, alguma discussão relativa à construção do SEBAS. É, Rodrigo, a gente, a gente vai trabalhar em cima daquilo que o SEBAS nos passar, se tiver lá uma, um certificado, uma certificação do SEBAS, a gente aceita, né? Óbvio, agora se não tiver, aí nós vamos ter que né, pegar, é, solicitar outro documento, vai ter que é, é, pedir, né? Algum tipo de, de certificação, complemento a informação. Vamos ver... Ah, a... a a declaração de TCMD, dele é feita no CIPET ou no sistema da declaração? Não, a declaração ela é feita no sistema declaratório, tá? E aí depois você apresenta, se necessário, ela no sistema CIPET. Tá? O CIPET é para apresentar a declaração, para confeccionar, continua sendo no mesmo lugar sistema declaratório. Aqui, o Alfa líder contabilidade pergunta sobre isenção na doação de cotas e bens e direitos, aí vai seguir... Claro, aquilo que a gente já conversou, tem que verificar se está de acordo lá com o que está previsto no artigo 6º da lei ou não, tá? Se estiver, né, isento, se estiver dentro do valor isento, ok. Agora é interessante verificar a base de cálculo, se está correta mesmo tal, que às vezes o pessoal usa o que está no contrato social, né? E a lei é clara de que é o, o valor patrimonial. Então, para não dar confusão, isso é importante vocês observarem. É que gostaria de saber quando é, a doação é feita por um parente, em vários depósitos durante o ano 2018. Então, Karina, vai considerar o, o ano inteiro, todas as doações ocorridas no ano. Para a de entidades de sociais, além dos documentos de entidades representantes de demonstrações contábeis é obrigatório ter um dos certificados, o CIP, crc ou estadual, exatamente, o que está lá no anexo 1, tá? da portaria cat 15. É... Para tirar dúvidas, a pergunta da Livete interessante, a gente tem o sistema do Fale Conosco, tá? Além disso, tem o um atendimento feito pelo posto fiscal. É, créditos a receber, se é um direito que está sendo transmitido, tá, pessoal, e isso está sendo transmitido por doação ou por sucessão causa-morte, tem incidência do TCMD tem que ver se está isento ou não, tá? É, sendo procurador, posso informar meu e-mail? É, você vai informar o seu e-mail como procurador na tela do... É, é, requerente lá, né? na tela é, de quem está se identificando como usuário do CIPET, tá? não como interessado. Interessado é sempre a instituição, o contribuinte, enfim. É... E vamos ver... Procuração tem que ser digital? Não, assim, a procuração é a procuração que vocês juntariam para fazer qualquer protocolo na Fazenda, tá? E aí, acho que é interessante, tá? Devidamente designados os poderes e tal e escanear ela corretamente para a gente poder né, acessar. A assinatura digital ela não é interessante porque depois a gente carrega no sistema dá problema. Não, então a declaração continua sendo feita pelo sistema declaratório, tá? outra pergunta aqui, assim, isso não mudou gente, o CIPET é para fazer o peticionamento, tá ok? caso de procuração de pessoa jurídica para contabilidade, serve a que está vinculada à Receita Federal? Aí tem que ver os poderes que estão sendo concedidos, tá? Como a Avo contabilidade perguntou. O ideal aqui, pergunto sobre a procuração, o ideal é a física digitalizada, tá? O login, ele é feito através... Do, do usuário do sistema, quem tá carregando a informação, tá? No caso aí, normalmente vai ser o procurador, né? O contador, o advogado, tá? ok? Sobre procuração precisa reconhecer firma? Olha, se a legislação não prevê reconhecimento de firma, não, não é necessário, tá? Eu tenho que verificar especificamente o que tá na legislação, via de regra, não. É. Que é uma pergunta interessante. Quando o sistema não lê a imunidade já concedida, como faz com a declaração de terceiro do sistema? É, assim, pessoal, teoricamente, as entidades, quando elas recebem uma herança ou uma doação, não, não precisaria fazer a declaração no sistema, tá? Por quê? Porque ela já tem um, um, um, uma declaração de reconhecimento de imunidade para apresentar caso ela né, receba esse, esse patrimônio. Então, ela vai apresentar em juízo a declaração de reconhecimento de imunidade dela ou no cartório para registrar uma doação do imóvel recebido, tá? Agora, isso tudo que a gente está abordando aqui é de acordo com a legislação atual. Pode ser que a legislação mude e, aí em vez de ter toda essa previsão que a gente está colocando de ter que apresentar o um pedido para reconhecer a imunidade, para ter a declaração de reconhecimento de imunidade, passa a ser no sistema né a declaração e tal. Mas isso aí nós vamos, se tiver uma alteração, nós vamos ser é, todos avisados sobre isso, tá mas via de regra. É assim que funciona. A entidade, ela pede a imunidade e a isenção e aí ela apresenta aquele reconhecimento que foi feito lá para fazer o registro, enfim, para prestar contas do imposto. A substituição de procurador é feita no CIPET? É, se precisar, substituir o procurador, é interessante avisar, tá? E aí coloca lá como resposta de notificação, alguma coisa assim, como complemento de um protocolo anterior, tá? É... Aqui, como proceder em caso de pedido de isenção de TCMD judicial enviado para análise anual, você faz sem análise. Eu estou entendendo aqui, Mariana, que houve aqui algum tipo de recebimento de, de, de herança, né? alguma coisa assim, e vocês estão aguardando uma, algum tipo de confirmação do fisco. Olha, é, se não é uma entidade, se é uma pessoa física que, que recebeu essa, essa herança, ela tem que declarar o um imposto através de uma declaração de TCMD, tá? Então, o que eu falei lá sobre juntar o reconhecimento de, de imunidade de isenção é para as entidades, para a pessoa física que recebe uma herança, ela tem que fazer a declaração de TCMD, e aí vai reconhecer ali, se for o caso, na própria declaração, se tem isenção ou não, e aí também vai ser emitido tá? pelo sistema ou pelo próprio fisco manualmente uma declaração de homologação para aquela declaração que foi feita. Tá? Você tem que primeiro prestar a declaração Informar quem são os herdeiros Quem, quem que, que é o autor da sucessão Os valores que foram né, transmitidos E aí o sistema vai verificar Se há isenção ou não E você vai ter que depois Ter a certidão de homologação Para fazer o registro tá? é, Se for apresentado o Pedido pelo representante legal da entidade Foi esse caminho que eu fiz tá Marcelo Santos perguntou aqui A gente fez uma simulação exatamente falando do procurador, eu me identifiquei, eu, pessoa física, e aí depois eu junto lá a procuração para dizer que eu estou tratando como procurador daquele assunto, tá ok? É, tem uma outra também questão de protocolo. Aqui a, a Luana falou sobre a procuração tá, de contabilista, aqui essa procuração normalmente ela, ela é para pessoa jurídica que seja o contribuinte do ICMS, tá, Sandro? É, acho que é ele respondeu a pergunta da Luana, né? Aí da parte do ICMS nós não estamos falando hoje, tá, pessoal? No caso das entidades isentas e imunes já reconhecidas é e é atual com recomendação ausência de declaração para o sistema não reconhecer automaticamente antes estas qualidades, isso se mantém no novo sistema? Eu acho que o Fernando está perguntando novamente sobre a questão do declaratório. Né? O declaratório, é quando a entidade tem um reconhecimento de isenção e imunidade, não, não, teoricamente não se faz a declaração tá? de, de TCMD, inventário, regulamento, enfim. Então, essa, essa declaração tem que ser feita no caso é, é, pontual, lá da, normalmente da pessoa física. Né? As entidades elas vão ter o reconhecimento por meio da declaração de reconhecimento de imunidade e isenção tá é, aqui a pergunta da Elaine sobre documento sobrestado no sem papel você quer explicar sobre isso Marcelo o que que significa e fechado o microfone é, é, é normalmente significa que o fiscal já deu algum tratamento no pedido tá é, ou ele tá ainda em análise ou ele está aguardando alguma informação porque notificou, é, mas significa que ele já deu algum tratamento, que não está parado lá na fila. Então, tá. Basicamente isso. Aqui o Gabriel pergunta também sobre reconhecimento retroativo, tá? Esse reconhecimento retroativo não, não, não tem previsão para ele, tá, Gabriel? Felizmente, a gente faz esse reconhecimento até a partir da data da constatação nossa para frente. Por isso que a entidade tem que pedir isso. esse reconhecimento sempre, tá bom? É... O sistema avisa que, que possui um protocolo do Você faz sem papel? Sim, a gente apresentou na, na, na, no PowerPoint, inclusive vai ter um Sim. link lá para acessar o protocolo, certo? Para fazer o acompanhamento, inclusive. <risos> Márcio, se o pedido for feito pelo representante legal, basta informar se trata de representante legal em campo próprio preenchimento. preenchimento? É, você vai ver que é indutivo aqui, tá? É, como fazer a declaração de testemunha sem herdeiro e sem legatário? Pergunta da Adriana. Aí eu não entendi exatamente a pergunta, tá, Adriana? Porque normalmente o que acontece Mas é o seguinte, né? é, vai ter que ter alguém que recebeu aquele valor. Se for uma doação, aí você vai fazer uma... Declaração de doação, pode ser que ela seja uma declaração de doação judicial ou extrajudicial, você tem que selecionar o tipo de declaração que você vai fazer, tá, então assim, esse não é imunidade, perdão, se não é inventário ou rolamento, eu tô entendendo que é uma doação, tá, e aí você vai ter que fazer essa, essa declaração de doação e aí colocar lá o donatário, doador, enfim, tá, Agora, se, se for uma declaração causa-mortes, sempre vai ter um herdeiro, um legatário, né? alguém que recebeu esse valor, certo? Entidades com objetivo contra o racismo pode ser consideradas entidade social Aí, Liliane, tem que verificar se tem uma daquelas certificações papel, lá. Né? Isso, tem que ver o que está no estatuto. Tá? Leme, contabilidade, eu acho que a, a gente respondeu uma similar que... Entrou com o pedido até o momento não teve a decisão. É importante Isso. explicar aqueles pontos que, que eu coloquei até na apresentação, se não teve notificação, se não, não recebeu alguma carta que não chegou até o responsável, se não está no spam. Né? É. Qual que é a situação real do, do, do, do trâmite do, do pedido? O Gabriel pergunta aqui, né? Sempre fomos uma entidade religiosa que tem direito à imunidade, mas nunca fizemos o pedido de declaração de imunidade. Aqui, Gabriel, infelizmente é bom assim vocês regularizarem daqui para frente e tal, mas é, é aquela situação, eu acho que dificilmente o fisco vai ficar cobrando essas entidades, né, é, que ele sabe que eram imunes e que não pediram a época o reconhecimento, tá? isso seria, obviamente, uma, uma, uma desserventia, uma falta de priorização sobre o que deve ser fiscalizado e o que não deve. Tá? Então, a gente tem um, como, a razoabilidade como princípio, então, acho difícil de ser feita alguma cobrança nesse sentido. Agora, é interessante que a entidade tenha isso regular, porque, eventualmente, ela vai receber doações e, às vezes, vocês querem até assim, ah, eu quero abrir uma sede nova. Então, você vai receber um imóvel em doação. Vocês não vão conseguir fazer o registro desse imóvel se vocês não tiverem esse reconhecimento dessa imunidade. O registrador no, no, no registro de imóvel simplesmente não vai absorver tá? essa, essa, essa, esse registro. Ele não vai fazer. Tá? Então, isso é bom para vocês mesmo. Ok? Liliane Padilha... Tá, tá... tá. Ah, critérios de urgência, Bruno, vocês têm que botar lá, tá, se tem algum caso de, de, de prioridade legal no trâmite do protocolo, tá, para idosos tem previsão legal, mas existem outros casos também, e aí vocês colocam a situação, se tem alguma priorização legal para atendimento, para verificação, análise do protocolo. Aqui também sobre parcelamento, tá? O parcelamento ele ele é feito, ele é requisitado num num sistema próprio de parcelamento do ITCMD, e aí se ele não for automaticamente deferido, você tem que fazer o protocolo daquele pedido no sistema Cipet, tá bom pessoal? Então tá? É, vai estar tá lá na aba de parcelamento. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, né? Aqui na, na página inicial da fazenda. Vocês vão ver que tem um... Quando vocês entrarem aqui em ITCMD, aqui embaixo, ó, tem aqui é, guia do usuário, aí vocês vão aqui em parcelamento. Aí tem aqui, ó, débitos não inscritos e tal. E aí vocês podem acessar o sistema, tá? Tem que acessar esse sistema aqui, ó, conta fiscal de parcelamento do ITCMD. E aí vocês vão entrar pelo... Tem que ser o próprio contribuinte, tá? Ele entra com a senha do Nota Fiscal Paulista ou com a certificação digital. E aí ele faz o pedido aqui. Se não for deferido aqui dentro do sistema, tem que entrar com um pedido de deferimento no sistema Tá Ok? Ah, acho que temos poucas dúvidas ainda. É. Quando a documentação enviada estiver vencida... Puxa, aí é uma situação que acontece, né? Você quer falar sobre isso, Marcelo? Porque eu acho que é interessante o contribuinte já apresentar, né? A nova certificação, o pedido de é. renovação, né? Esse é um dos casos, né? Que, o, que eu citei lá, que muito provavelmente o fiscal, ele vai notificar pedindo alguma documentação atualizada, né? Porque o... o o momento da decisão dele vai ser da, daquela data da emissão para os próximos quatro anos e ele não vai se eu acredito que ele não vai é, emitir essa essa declaração com o documento vencido então infelizmente é um, é um, é um, um ponto que a gente está trabalhando tá para é, principalmente com a equipe focada nisso daí para diminuir o máximo o tempo de análise tá. É, a, a, nós estamos ainda em transição, tá? com um número enorme de, de, de processos que foram recebidos, mas eu acredito que, após passar dessa fase de transição, é, se houver algum vencimento, porque está em análise ainda, vai ser questão mínima. Tá? Mas, infelizmente, nesse caso, o, o, acredito que o fiscal deveria notificar para pedir uma documentação atualizada. Ok, é, vamos ver. E as outras dúvidas? Tem muitas dúvidas aqui, pessoal. <risos> ai, ai, ai, vamos lá. Não estou conseguindo voltar onde a gente parou aqui. Me ajuda aqui, Marcelo. Eu não quero perder nenhuma dúvida. É... Vamos ver aqui. Trabalho, garantir que a entidade tenha documentação legal. É. super importante isso. Como o Guilherme falou, às vezes você tá para receber uma doação grande e você não tá com a documentação que diz que você pode usufruir do, do benefício da, da isenção, por exemplo. Então, é sempre importante estar tá com essa documentação legal em dia. Solicitei uma senha, o posto fiscal, o processo foi analisado, usuário e senha não foram recebidos e a DEC e-mail... Não entendi essa pergunta, na verdade. É, seria a senha o quê? Senha para acesso? Não entendi. É, eu acho que a senha, ela está falando da senha do, do posto fiscal, do PFE. Ah, tá. Eu acho que isso daqui é uma pergunta, viu, Cristina, muito específica do ICMS. Acho que não, não temos condição de tratar agora, não. Isso aqui é interessante ver com o posto mesmo. Tá? Infelizmente, aqui a live é do ITCMD e tal. É, vamos lá. Os dois contábeis dos últimos três exercícios, se o pedido ocorrer em janeiro e abril de 2023 não foi finalizado do ano-calendário de 2020, posso juntar 2019, 2021, é passível de exigência? Então aqui acaba caindo é, numa situação semelhante àquelas da, da, de quando expira a certificação, né? É, eu acredito que se já deu o prazo para entrega, né, para levantamento de balanço, enfim, de demonstrativo de resultado, né, tem que no caso aí de receitas e despesas né, das entidades tem, teria que ter a apresentação disso no, no, no protocolo né Marcelo acho que vocês pedem sempre que dá o prazo para ele apresentar né, o último sim, sim. os últimos então... é precisa ser analisado caso a caso né o Guilherme ver se Exatamente. Tá período, não e aí é. diante da análise que vai sair alguma notificação ou não é, mas é interessante até complementar o pedido se já tem né, esse levantamento feito e ainda não teve a decisão, facilita, né? Sim, sim, sim. E aí, para editar Antecipa, o pedido... Né? Para editar o pedido, eu acho que é interessante entrar como se fosse um pedido novo e explicar que você está complementando aquele pedido, né? Ou colocar como atendimento de notificação, e aí você cita uhum. que, embora não tenha notificação, você já está se antecipando, que você sabe que vai ser solicitado, enfim. É uma Perfect. forma de a gente forma proativa, né? Uhum. É... Vimos que tinha muito interessado em organização, muitas dúvidas sobre pessoa física, que é a do Dedival. Realmente, Dedival, acho que tem muitas dúvidas aqui sobre dúvidas sobre pessoa física. Então, nós vamos fazer, a demanda é grande, mas nós vamos fazer outra live para tratar de pessoa física, com certeza. Que aí eu não vou alugar o Marcelo na próxima live. Eu vou aqui com outro chefe de, de núcleo de serviço para a gente poder prestar ah, né, esse esclarecimento a vocês. É doações realizadas em dinheiro abaixo de 2.500, precisa, precisa entregar a declaração? Então, o Bané é interessante fazer a declaração sempre que recebeu uma doação, tá? Que, que seja tributável aqui para São Paulo, porque aí o sistema já deixa na base de dados, aí você já tem a comprovação, olha, eu declarei, o sistema mesmo reconheceu como isento, prova a sua boa fé, tá certo? Dona Thal, residente de São Paulo, imóvel objeto da doação situado em Minas, ou preencher a declaração de TCMD, você sistema gerou imposto, e tem de serem devidos, está correto? É, então, Daniel, se você tem um imóvel em Minas, esse imóvel não tem que ser declarado na declaração de TCMD para São Paulo, tá? Aí você tem que verificar com a Secretaria de Fazenda lá de Minas como você tem que tratar esse imóvel, né, para você, enfim, estar tá regular lá mediante o estado de Minas hum. Gerais. Gabriel é, Bianchi, é, está ele está respondendo uma outra pergunta que o Bruno queijo e, e a, a, a Michele frade é, não, não consigo acesso porque foi outro colega que fez a declaração há muitos anos e é falecido acredito que nesse caso ele comparecido pessoalmente para tentar nova senha acredito que se a senha para seja sempre a declaração de TCMD né? Isso, exatamente. Então, para pedir, né, essa outra senha, né, para pedir para alterar uhum. o e-mail, é, é um pedido simples no posto fiscal. Aí tem que uhum. agendar atendimento, tá, no, de atendimento junto ao posto fiscal. É, Só... é, é, nesse caso, ele muda o e-mail, né, e é enviado. Esqueci minha senha, enviado para o novo e-mail cadastrado a senha do. Isso. Meu que depois pode ser mudado. Vou mostrar aqui para vocês onde é que agenda, né? Atendimento junto ao posto fiscal, que às vezes a pessoa não sabe onde é que agenda. Hum. Então, aqui tem, aqui, ó, agendamento eletrônico. Aí aqui é ele tem que agendar o tipo de, de serviço que ele quer. Normalmente é atendimento, protocolo de serviço. Tá? E aí você clica aqui, e aí vai ser redimensionado, vai ser redirecionado para, clique aqui para agendar o um atendimento e aí você vai ver qual o posto fiscal né que tá na qual cidade então eu quero agendar sei lá em é, um Barueri aí categoria atendimento aí o serviço atendimento presencial tá vendo já tem atendimento remoto aqui opção mas presencial aí vai agendar atendimento aí ele vai dar dá uma, uma série de explicações tem que tem que clicar aqui que entende aí você vai colocar para qual dia você quer a, sua, a seu agendamento né? e aí vai seguir aqui, ó, quais horários que tem disponíveis, eu quero atendimento amanhã, meio-dia, né, então, ó, posto fiscal de Barueri, atendimento horário tal, meio-dia, seleciona, e aí aqui, eu não vou selecionar para não prejudicar, né, obviamente tirar a vaga de ninguém, mas é aqui que vocês agendam o horário junto ao posto fiscal para, né, tirar dúvidas, enfim, vocês entenderem necessário tratar no posto, aí no caso, a gente fez aí essa para recuperação de senha, né? Ter imunidade de TCMD ao fazer a declaração seu é o valor como devo proceder. Eu estou entendendo que aqui está acontecendo muito isso, né, Marcelo? A pessoa está fazendo a declaração de TCMD mesmo já tendo reconhecimento da imunidade. É assim, o declaratório, pessoal, ele não entende que a entidade tem um reconhecimento da imunidade. Tá? Deve alterar essa situação, a legislação deve ser atualizada para ter essa previsão de fazer tudo via sistema, mas ainda não é assim. Então, se você fez indevidamente essa declaração, tem que pedir a baixa desse débito junto à Secretaria da Fazenda. Eles fazem um protocolo para não constar esse débito lá, ok? Quando o sistema não lê a verdade, é concedido, a mesma coisa, tá? Aí tem que dar baixa do débito que foi indevidamente lançado lá. Aqui é como a, a agendar o atendimento. Aí já mostrei onde que faz o agendamento. É. Como lançar a declaração, lançar os. A, a, como lançar na declaração os débitos? Você vai informar, né, Orlando, todos os bens que foram transmitidos, né, é, para quem, quem recebeu, quais bens, aí o sistema, naturalmente, ele vai dizer se é ou qual o imposto a pagar. Quando o sistema não lê a unidade é conhecida, aqui já conhecida, que é a mesma pergunta, já foi respondida. É, eu acho que a dúvida aqui do Luca ela é difícil de responder, tá? Se fala sobre. Reserva de usufruto, eu vou te pedir licença, Luca, dá uma olhada nas é, respostas de consulta que a gente tem falando sobre o assunto, tá? E aqui eu vou, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, isso é interessante, tá, pessoal? É... A página da secretaria, ela é muito rica, tem muita coisa interessante e muitas vezes a, a, o contribuinte nem sabe, né? Mas vamos tentar mostrar aqui para vocês. Então, aqui na página de secretaria, lá na parte de legislação, vocês vão ver que na parte da legislação tributária, vocês têm aqui respostas de consultas. E aí aqui eu quero perguntar, ver sobre reserva de o fruto e TCMD. E vai me dar um monte de legislação falando sobre esse assunto. tá então, vocês vão ter aqui ó, milhões de consultas tá? falando sobre esse assunto. Eu chamo em especial atenção aqui a decisão normativa 3 2010, tá, Luca? Eu acho que ela vai responder muito das suas perguntas, porque ela trata exatamente sobre como, como abordar essa questão da extinção do usufruto. Aí tem que ver exatamente qual a tua dúvida lá e, e ver se, o que, que se aplica dessa decisão, tá? E tem muita coisa, como eu disse, que está é, em consulta tributária. O imposto devido pela declaração, como proceder para cancelar, aqui, Joselice? Né, tem que pedir a baixa do débito, tá? E renovação, você vai fazer o pedido, tá, Maria Carolina, dentro daquele prazo lá que está previsto na portaria, né, que é 90 dias, né, Marcelo? Antes do vencimento. Antes do vencimento, antes do antes dos 90 dias, antes dos três meses né, de vencer, se dá entrada no pedido e fala que já tem um pedido anterior. Junta a declaração anterior no pedido, que já vai saber que se trata de renovação. Perfeito. E, falei já como é que faz a consulta. Não tem opção no declaratório para imunidade, tá, pessoal? Isso é uma pergunta bem recorrente. Tem que pedir o reconhecimento da, da, da imunidade da isenção. Parcelamento também já falamos como é que faz. A sobrepartilha, está perguntando aqui o Mário Sobreira. Tem que fazer uma retificação da declaração anterior, Mário. Isso. Hum. O prazo para análise aí, o Liliane Padilha, depende, né? É, como eu falei, é, depende da fila de de análise que o que o fiscal tem na carga no, no momento que ele recebeu o seu pedido. E, como eu falei, é, no momento, a gente estando em transição, está bem alta, mas a ideia é ter uma equipe específica para imunidade e isenção é que seja o mais breve possível. Aqui também, acho que a pergunta da Liliane Padilha é sobre a obrigatório ter certificado vinculado à promoção da cultura, preservação do meio ambiente, promoção dos direitos humanos, enfim. Tem que seguir o que tá na portaria, tá, Liliane? Se não tiver uma daquelas certificações, porque veja, a fazenda não vai fazer serviço de reconhecer nessa né, certificação. A gente vai é, trabalhar em cima do que foi reconhecido por outros órgãos públicos, tá bom? Luiz pergunta se incide TCMD na permuta. Via de regra, não, tá, Luiz? Agora tem uma consulta tributária interessante que fala sobre justamente a permuta quando os valores são diferentes. E aí o fisco tem tido a interpretação de que aquela parte que está sendo, vamos dizer assim, disponibilizada na permuta a é mais do que o valor que está sendo né, dado em contrapartida né, pela outra parte, ele seria uma doação, aquela fração, tá? Eu sei que isso é polêmico, mas é, cai lá no 538 se você fizer uma interpretação da questão, tá? Bem específica né, em relação àquela parcela que está sendo é, dada a maior, né? Tem algum lugar para consultar as, as Cs que são isentas? Aí você tem que, Rita, tem que ter a declaração em mãos, Tá? A gente não disponibiliza isso no site ainda. tá? Em algum momento isso deve mudar. É... Tem uma pergunta aqui da Maria de Lourdes: é, Trabalho como dativa da para a defensoria. O maior problema para finalizar é porque a receita cobre TCMD e TBI de quem é pobre e já é assistido pela defensoria. Por que a Fazenda não isenta os pobres? É, isso é aquela questão lá do CTN que a gente tem que. Interpretar literalmente a legislação que dispõe sobre isenção, por exemplo. Né? Se tiver previsto lá que tem que ter isenção para os pobres e definir quais são as características de pobre né? para ser isento, a Fazenda com certeza vai, vai isentar. Vamos lá, aqui tem a Tatiana Damasceno, qual o procedimento para entidades sem fins lucrativos transferir imóvel para outra entidade sem fins lucrativos? Então, Tatiana, ela tem que ter a declaração de reconhecimento de imunidade de isenção, tá? E é isso que ela vai apresentar no registro, aí toda a parte é, de regularização, tu vai fazer uma escritura pública de doação, enfim, vai juntar esse, essa declaração, esse reconhecimento na hora que for lavrar a escritura, ou se for enfim, uma doação judicial, vai juntar no processo... É isso, né? É, eu tô vendo aqui, tem muita coisa que eu acho que a gente já respondeu, né? É, As começam a se repetir um pouco. É. Mas... é. Não sei se tem algumas outras. Deixa eu ver aqui, vamos procurar, Marcelo. Se tiver feito uma declaração tá errada, posso retificá-la? Pode, tá? Sim. E aí ela tem que ser apresentada de novo, né? Declaração de terceiro estiver errada e for retificado, tem que se apresentar de, de novo. É... Vai ficar gravada? Vai ficar, vai. né? Isso, vai, vai ficar. É. Doação de pai para filho dentro do limite de 2.500 FESPs, de certidão de isenção. Mas se estiver dentro do limite de isenção, é só você fazer a declaração para constar lá. o tá. seu histórico, né? O Orlando está falando aqui sobre dívidas Sim. do espólio, tá? Isso não tem no sistema essa opção, porque justamente tem o artigo 12 que veda, destruir esses, essas dívidas do espólio. Tá? Então... O sistema foi projetado de acordo com o que está na lei, tá, ok? Uh, posso solicitar retirar os juros e pagar só o valor do imposto? Pergunta da Karina. Isso depende da situação, tá? Para o imposto causa mortes, tem a previsão do juiz postergar o prazo de vencimento do imposto. A tá? gente tem que solicitar isso para a autoridade judicial e incluir no campo específico da declaração, se tiver essa autorização. Mas tem que ter um justo motivo para isso, tá? O juiz que decide. Tem até um espaço né, para você clicar e colocar essa documentação, o despacho judicial. Foi tudo, né, Guilherme? Eu acho que sim. Eu acho que aqui as perguntas que eu falei, elas começam a se repetir, né, e aí fica... Uhum. Fica, fica difícil até de selecionar aqui alguma coisa. Eu peço desculpa se ficou alguma coisa para trás. Ah, estão perguntando muito sobre aditar pedidos. Se vocês fazem um pedido novo, citem né, no CIPET aquele protocolo que já tem tá em andamento. Perfeito. Né? Que... Dá uma ajuda aí, Marcelo, vamos ver só se não tem mais nada aqui no final. A declaração, após o pedido de reconhecimento de imunidade de isenção, onde emita a declaração de reconhecimento? Ela vai ser encaminhada para vocês, né, Marcelo? Isso. Ela, vai ser ela, é, ela é enviada após a, o final da análise. Eu acho que é isso, eu acho que... Se a gente não cobriu tudo, a grande parte foi coberta, né? É, acho que sim. Acho que sim. É... Tá Esse me deu é mais de 15 anos sem pagamento, o juiz não consegue de partilha, mesmo alegando que as partes não têm condições de pagar. Olha, aí, Rodrigo, você tem que verificar a situação. Se for devido ao imposto, tem que declarar e recolher, tá? Essa é a nossa orientação. Agora, se por acaso o juiz vai, vai dar algum, alguma decisão diferente, aí tem que ver com, com o responsável. É. Ah, aqui é a pergunta sobre quando é emitida a declaração, acho que a gente já respondeu. Ah, aqui, poderiam responder a perguntas sobre a previsão de criação de procedimento para reconhecimento da não incidência que seriam nos casos de recebimento de aviso de cruzamento de dados da, da Receita Federal? Olha, é, Márcio, isso aqui é um assunto um pouco mais complexo, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, realmente a Secretaria da Fazenda tem um convênio com a Receita Federal, onde assim, a gente recebe essas informações do que foi, vamos dizer assim, recebido e aí declarado lá como doação ou com alguma coisa, como, assim, como uma possível doação. O que a Fazenda faz é colocar isso para os contribuintes, falar, ó, tem essa informação, verifica se é devido se não é. Se não é devido, aí realmente não tem muito o que fazer, tá? O contribuinte ele vai ficar lá com toda a documentação que prova que não é devido, se eventualmente for fiscalizado, ele vai ter a oportunidade de apresentar e, e, e deixar isso claro, tá? Agora, se for devido imposto, obviamente ele tem que proceder com o recolhimento, né? então assim é difícil da gente dizer justamente que não é que, que aquele imposto não é devido porque justamente a gente está é, colocando essa situação para o próprio contribuinte verificar né então vai ter situação que é devido vai ter situação que não é devido né e aí isso aí depois é, vamos dizer, desse primeiro passo da triagem para os contribuintes que é devido ao imposto foi pago eles saem desse desse desse naturalmente desse aspecto da fiscalização e ficam os outros contribuintes que não recolheram imposto e aí vai ser verificado casa a caso né quando é devido e quando não é tá bom é é, ao final do processo de inventário judicial consigo solicitar a manifestação da fazenda quanto ao ITCMD vspet Gilberto, desde quando você dá entrada no processo de inventário, você já pode fazer a declaração e aí já pedir lá para verificar a base de cálculo, tá? Usufruto de, doação, de ações de empresa de capital será isenta do ETCMD? Aí tem que verificar a situação, tá, Luiz Carlos? Se for uma doação que está dentro do, das regras de isenção, vai estar tá isento. Se não tivesse, extrapolar lá o limite do valor de isenção, vai, vai ser tributado, Tá? É, o doação para a entidade com imunidade obrigatória preencher a declaração de TSMD? Não. não. Ah, vocês vão ter que requerer, como a gente já falou aqui, o reconhecimento da imunidade e isenção. Tá? E eu acho que é isso. Doação judicial em divórcio 2005, na época não custou o valor do imóvel. Tem que verificar o que foi feito a doação. Tá? Tem que verificar se foi o caso corrigido. É, é, o caso de retificar, né? é, mesmo que o imposto seja pago para outro estado, no caso de Minas, devo entregar a declaração de TCMD? Márcio, tem que de declarar para o estado de São Paulo que é devido para o estado de São Paulo, tá? É. Sobre a partilha, tem que retificar a declaração inicial e pedir a, retificação, a senha de acesso para retificar se for o caso. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu, a gente realmente se esforçou aqui para responder o máximo de perguntas para vocês, porque a gente sabe que vocês têm muitas demandas, mas muita coisa a gente vai ter que tratar em uma live específica, tá? De repente, falar só sobre inventário, só sobre escritura pública, enfim, são muitas as dúvidas, né? E a gente não tem como responder a todas as perguntas, né? Agora, é, é importante vocês é, é, terem é, assim, o máximo de informações possíveis antes de declarar o imposto, a gente mostrou onde obter essas informações, né? a gente vai tentar manter uma agenda de lives como essa ao longo do ano, com o apoio da escola, com o apoio da Juliana, com o apoio de todo o pessoal que trabalha educação fiscal, né? porque vocês têm esse direito, né? o contribuinte paulista que mantém o estado de São Paulo funcionando, são os impostos que os senhores pagam, né, que pagam os nossos salários, que pagam o funcionamento do Estado. Então, nós temos que prestar contas para vocês de como nós trabalhamos, qual, quais os sistemas, como que funciona né, todo o nosso trabalho na fiscalização do imposto. Então, é, saibam que vocês não vão ser abandonados, às vezes as coisas não saem como a gente quer, a gente tem que reconhecer toda instituição tem suas limitações, suas, suas oportunidades de melhoria e nós estamos aqui no esforço é, coletivo, tá? muitas vezes vocês não vão ver né, o colega trabalhando no sábado, nas férias, no final de semana, enfim, mas o pessoal está lá, está tentando fazer né, alguma coisa melhor, tentando quebrar um pouco desse conceito de que o servidor público ele é inimigo do, do, da sociedade, do, do, da nação, não, isso não condiz com a realidade, né? eu Tive a oportunidade de trabalhar por mais de oito anos no Exército Brasileiro e eu posso dizer para vocês, as pessoas mais abnegadas que eu conheci no serviço público, e eu estou falando do serviço público de forma geral, elas estão aqui na Secretaria da Fazenda, né? então pessoas muito sérias. Infelizmente, tem colegas que não estão talvez à altura dos demais, mas a grande maioria, os fiscais, os auditores fiscais, os técnicos fazendários, os oficiais administrativos, enfim, todas as carreiras que estão aqui trabalhando conosco, elas são compostas de pessoas muito sérias, pessoas que estão buscando a melhoria né, do serviço público para o cidadão. Tá bom? Então, lamento se ficou alguma dúvida, né, tentando resolver tudo, mas é, acho a gente... que a gente já estourou bastante o nosso tempo é. também. Passamos de duas horas de live, é. né? É. O pessoal quer almoçar, quer descansar, né? Mas agradeço muito a todos aqueles que vieram aqui é, assistir um pouco do nosso nada que a gente tem para apresentar, enfim, o trabalho que foi feito, que está sendo feito, é, é, é para vocês. Tá bom? Obrigado também Marcelo, todo o pessoal que, que esteve aí conosco nessa manhã. E só tenho a agradecer, estou muito feliz com essa live, espero que tenhamos outras em breve. Perfeito. Obrigado, pessoal, também. Ótimo dia, ótima tarde agora para vocês, tá bom? Tchau, então, tchau, pessoal.